Pronto. Estamos ao vivo aqui, galera. Uma boa noite a todas e todos. É, hoje nosso debate-papo é com o Breguelé, o nosso carinhoso Breguelé. E a gente vai estar tá aí contando com a participação do Adriano Dias, que tem uma experiência de causa com, com todas essas questões que vão ser abordadas hoje aqui por nós. O Breguelé está apresentando o resultado de uma pesquisa longa que ele tem, que ele fez, que ele ainda está em andamento, o processo da pesquisa dele, e eu tive a oportunidade de assistir parte de, de, de, dessas conclusões que ele chegou é, com, essa, com essa pesquisa dele, inclusive eu dei uma lida na, na tese de doutorado dele, e pelo que a gente tem conversado, ele já até superou algumas questões que, que foram trabalhadas na, na tese dele, e é impressionante o quanto a gente percebe que algumas coisas na Baixada elas funcionam de uma maneira proposital. Né? Elas funcionam de uma maneira que é, parece que a construção social, a, a, o, o espaçamento geográfico, né? a condução, aqui tudo funciona de uma maneira pré-determinada. E eu vou agora passar para o o Breguelé, para ele fazer uma, uma rápida apresentação do trabalho dele, do, da carreira acadêmica dele, e falar um pouco sobre esse livro dele que está vindo aí, né? essa semana, né, que parece que, que vai, vai é, ser o lançamento. É, que até o dia 10 de junho fica pronto. Aí, então está pertinho, então se quiser falar um pouquinho sobre esse lançamento, para a gente daqui a pouco já entrar nos pontos que a gente vai... Abordar hoje, trabalhando sobre essa questão de desigualdade social, e depois, em seguida, o Adriano Dias também fazendo algumas considerações, algumas ponderações sobre a fala dele e uma apresentação. Bom, vamos lá, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Manuel Ricardo Simões, o famoso Breguelé. Na verdade, Breguelé não é sobrenome, é apelido mesmo, né? Mas como é desde de, de infância, é, ficou e não tem mais como tirar. Só não mudei o nome e botei no no meu sobrenome, porque dá muito trabalho, tem que trocar todos os documentos e não vai, vai rolar. Bom, na verdade, eu sou nascido e criado de Nova Iguaçu, né? E minha trajetória foi assim, né? Eu estudei em escola muito pública sempre, estava no Monte Lobato, depois estudei no colégio técnico da Rural, e é claro, não tinha universidade pública em Nova Iguaçu, saí para fazer a universidade fora. É, cheguei a fazer três anos de engenharia na UES, mas depois eu fui fazer geografia na UF, e depois eu continuei, né? Continuei estudando, comecei a trabalhar, dar aula no estado, aquela coisa toda, né? Pulando de galho em galho até chegar na universidade. E até que eu consegui, por exemplo, entrar na UERJ, e na época eu dava aula também na Escola Técnica de Química, que depois virou hoje o que é a IFRJ. Depois, mais tarde eu saí da UERJ, e fiquei só na UFRJ. E fiz doutorado também na UF. Aliás, eu fiz o mestrado em empajamento turbano no IPU, da UFRJ, e depois eu fiz doutorado na UF. Né? E meu tema sempre foi Baixada Fluminense. Desde meus primeiros trabalhos acadêmicos, lá na, na graduação, eu já trabalhei com Baixada Fluminense. Meu primeiro trabalho apresentado no Congresso foi subir lá dos Télis, que na época era a capital do jeans, né? Sim. Aí, no mestrado, eu quis trabalhar com o processo de produção do espaço da Baixada Fluminense e analisei o caso do MAB, né? Dos movimentos sociais naquela né? época. Então, assim, a partir daí, algumas questões foram levantadas, inclusive descobri que tinha muito pouco trabalho sintetizar sobre a sua Baixada Fluminense. Na verdade, tinha muita coisa, assim, e muito isolada, né? Na tese de doutorado, é claro, né? eu tive que dar um corpo maior, eu comecei a fazer uma verdadeira Arqueologia do Saber. Eu procurei todo mundo que você possa imaginar, desde as, aqueles caras mais tradicionais, como Gênesis, né, Torres, o né, grupo do, lado do IPAB, como o pessoal, por exemplo, lá da PP Clio, né, do Nielsen, da Marlúcia, né, eles na época tinham lá na Facebook um banco de dados, de teses, de monografias, e assim, eu corri atrás, depois fui lá no Instituto Histórico, para tentar fazer uma arqueologia mesmo né, da produção sobre a Baixada Fluminense. Eu li muita coisa e, na verdade, o que eu fiz? Na minha tese de doutorado, eu procurei, basicamente, fazer uma coisa, né? Entender por que, que você teve essa fragmentação aqui na Baixada em vários, em vários é, municípios. E aí, na verdade, a minha tese foi exatamente isso, né? Você teve um processo né, de desenvolvimento econômico, de produção do espaço, que, inclusive, é um espaço desigual, e, a partir daí, você acabou criando, nessa registração econômica, em cada desses sedes, né? De, hoje, os municípios da Baixada, grupos econômicos né? e que também que viraram grupos políticos. Ou seja, na verdade, é, depois de um certo tempo, você tinha uma estrutura que na década de 40 agrária, né, ainda com o pessoal da Laranja, e os outros já tinham, por exemplo, uma classe é, social tipicamente urbanas né? E aí, é claro, os conflitos de interesses começaram a pipocar e você acabou tendo esse processo de fragmentação é, da Baixada Fluminense através da criação de nove municípios. Né? É engraçado que quando eu comecei a fazer, eu fazia fazer uma crítica muito grande a essa a gente ouvia muito né, que criar município significa você é, criar emprego, etc. E tal. Depois eu reparei que não. Né? Não é bem assim também, tem outro lado da moeda. Todos os municípios emancipados né, depois tiveram ganhos muito maiores que, do que os de origem, por exemplo, em qualidade de vida. Porque você centralização descentralização do poder, né, com todos os senões, né com todos os prefeitos que a gente tem na Baixada, que dá para ser exemplo, ainda assim você tem pressão popular mais perto. Né? Você consegue, por exemplo, vereadores, entre aspas, né, mais territorializado, etc e tal, isso, por exemplo, é, a princípio funciona, essa pressão, e, e consegue, por exemplo, o mais importante, né, administrar os orçamentos, né, porque esse é um, um grande cenário, né, quando você tem, por exemplo, estrutura centralizada, você acaba tendo o que nós chamamos de investimentos seletivos, obviamente, a elite do que está no poder, de uma área central, vai prioritariamente gastar dinheiro na central, e não é só na baixa não, você vê o próprio Rio de Janeiro, né, uma vez que fizeram uma estimativa, se, o, se a CARI começar a receber investimentos, vai demorar 100 anos para ficar igual ao Leblon. Por quê? Há 100 Nossa. anos, o Leblon recebe mais investimento do que a CARI. Isso é óbvio. Agora, se tivesse um município ali do subúrbio, da zona, sei lá o que for, essas pessoas teriam, por exemplo, possibilidade de acessar esse orçamento e, claro, com pressões populares, né você poderia, né é mecânico automático, ah, eu virei município, vou melhorar o município. Não, a pressão seria maior e você conseguiria realmente é, fazer né, o que a gente vai é assim. maneira Uhum. Uh, prover né, uh, uh, os bens e serviços necessários a uma vida digna. Então, assim, com todos os problemas da Baixada Fluminense, né, as emancipações foram positivas. A partir de 96, veio uma lei que praticamente viabilizou, não tem mais emancipação. Isso é um grande problema, porque em alguns lugares, por exemplo, é, você tem coisas absurdas, por exemplo, daqui na Baixada tem dois. É, Iomirim e Pé-Betá tem a população duas vezes maior do que Magé. E, no entanto, o município chama-se Magé. Na prática, hoje, quem manda, e mais é, é o pessoal de PBT, meu menino, porque tem duas vezes mais votos também. É como, por exemplo, em Japeri Engenheiro Pedreiro. Engenheiro Pedreiro é duas vezes maior que a sede, em Então, os prefeitos, os vereadores a maioria são Engenheiro Pedreiro, só falta mudar o nome. Na prática, não é, funciona mais. Né? E, assim, em alguns lugares, realmente, aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, a gente vê claramente um investimento diferenciado. Né? A gente que mora aqui no centro, por exemplo, eu moro no centro... Pô, os caras tem assim, estão tá sempre consertando, sempre mexendo nas coisas, até embelezando o que já existe, e não coloca, por exemplo, saneamento nas áreas mais pobres. Então, assim, a gente vê claramente o um investimento diferenciado. É, obviamente que eu estou assim, não, eu não tenho esses dados em mão, mas se você pegar, por exemplo, os orçamentos né, é, e plotar eles no espaço, você vai ver que, por exemplo, o centro recebeu muito mais investimento do que na periferia. E é claro, isso né, tem consequência. A qualidade de vida é. é, é é pior nas periferias, né? Então, aquele modelo clássico centro e periferia, ele evoluiu para um modelo é, polinuclear, mas também esses núcleos se formam centros e têm suas periferias. Todo e qualquer indicador que você, que você pegue, você consegue perceber que, assim, mesmo os bairros, assim, tipo Miguel Couto, o centro Miguel Couto é melhor que o seu entorno, Vila de Capa é melhor que seu entorno, Cabo Sul é melhor do que o entorno, porque essas regiões, esses centros né, polinucleares acabam recebendo mais investimento que o seu entorno. Porque é, a pressão política é maior, a população é maior, e principalmente né, a classe social. Né? Ali você tem alguns grupos dominantes locais, são aqueles que nós chamamos de lideranças locais, né? são os empresários, os donos de mercado, coisa e tal, ou que prestam outros serviços, que a gente sabe, né, que existe na Baixada Fluminense, essas pessoas acabam se empoderando e, obviamente, fazem um grupo de pressão, e essa pressão acaba conseguindo investimento para aquela localidade. E aí o que aconteceu? Né? É não sei se agora, no trabalho que eu estou fazendo agora, né? Esse trabalho, na verdade, você falou que viu essa apresentação, um trabalho que eu fiz em 2017 para fazer um mapeamento, né? Eu andei começando a ver alguns dados, porque, assim, tem umas coisas muito senso comum, né? Hoje eu até discuti com a minha filha aqui, porque, assim, ela falou de uma, uma, uma youtuber, uma influencer, que fala cada coisa assim, absurda, com base em, assim, ela até usa alguns dados, entre aspas, estatísticos e, e, e, né? e e científico, só que é de uma deturpação impressionante porque ela fala uma coisa, mas não fala o resto por exemplo, é igual bom. assim, você fala assim ah, o Rio de Janeiro matou 11 policiais no ano passado 11 policiais morreram em serviço isso é um absurdo 11 policiais perderem a vida no entanto é, o dobro disso morreu fora de serviço e metade e, metade, e assim, foram oito suicídios você teve 11 mortes e oito suicídios ou seja, é mais perigoso o policial ficar em casa do que na rua. Porque na, na rua morre 11, fora das ruas morrem 20, 30. Ou seja, como é que... Tem, assim né O cara não está em serviço e o cara morre. Então, quando você usa um dado, somente um dado, não dá um outro, a gente tem que perguntar, por que, que tem policiais morrendo fora de serviço? Por que os policiais estão se matando? Porque, é, assim, né, não sei se vocês conhecem o Orlando Zaccone. O Orlando Zaccone tem um livro interessantíssimo, que ele fala assim, ele tem um capítulo que se diz assim, o traficante, o ser do mal, né? Então, você é, pega um determinado, né, pessoa, através de um trabalho de mídia, e só assistir esses programas da tarde dos Atenas da Vida, de Siqueira Júnior, em que você Pinga demoniza, fogo. né? Você cria, por exemplo, uma imagem demonizante. Agora, no Jacaré, a gente viu isso, né? As pessoas comemorando a morte do traficante. Assim, como se fosse... Não foi fascina foi faxina. Eu acabei fazendo uma faxina no meu Facebook, porque não dá para ficar ouvindo esse tipo de coisa. O cara, ah, você também. defende bandido, eu falei. Não, eu defendo o Estado Democrático e Direito. Você gostaria de que a pessoa entrasse na sua casa, né? Nenhum que você tenha cometido um crime, rendesse você, depois de está sem arma, rendido, o cara tirando na sua cabeça? Se você não quer para você, você não pode querer para os outros, né? Até porque, se fizer assim em toda a cidade, até entendi, mas não faz isso. Quando chega a gente de condomínio da Barra do Recreio, é assim, senhor, não senhor, o senhor tem todo direito, pode trocar de roupa para tomar café, né? pode consultar advogado. A própria televisão fala, ah, é acusado, suspeito, com direito, aí pergunta, deixa de defesa para falar. Ou seja, a gente vê claramente uma, uma diferenciação no tratamento das pessoas. E aí Sim. você fica em dúvida, oh, isso aí é um acidente? Não, isso é uma política pública. Então, nesse livro, o que eu procurei fazer? Dar números, mostrar claramente como existe uma política de segurança diferenciada, e não é de hoje. Não é assim, porque às vezes pela muita assim, ah, foi um policial que ficou irritado, foi um, um determinado comandante de um batalhão. Não, não é isso. Isso é uma política de governo. E eu diria assim, está virando de Estado. Né? Porque entra governo, sai governo e continua com a mesma política de segurança pública. Né? E bastante diferenciadas. Para alguns é sim, senhor, por favor. Ou Para outros não é assim. Né? É, então, assim, a ideia de. De, de pegar e tentar mapear isso, mostrar assim, com evidências científicas, é para tentar realmente, assim, olha só, gente, isso aqui é para qualificar o debate. Para quando alguém falar com você, por exemplo, ah, mas o cara matou um policial, Porra, morreram 11 policiais, chato. Muito. A, just, a polícia matou 1.180 pessoas ano passado. Ou seja, para cada policial morto, ela matou, foram quase 100 pessoas mortas. Né? A média histórica é, para cada policial morto, mata-se 40 Ano passado a famédia foi maior ainda. Em 2020, na pandemia, a polícia matou muito mais do que nos anos pré-pandêmicos. 16%, para ser mais exato. Então, assim, isso, isso, né? Com restrições à operações. E com uma queda de 30% da criminalidade. Se a criminalidade caiu é 15%, por que, que os policiais mataram 16% a mais? São perguntas que a gente tem que colocar, por quê? Isso mostra que não é uma questão de. É... Igual falar, ah, jacarezinho, os policiais ficaram sob forte emoção, o amigo morreu, saiu lá matando as pessoas. Não, se mata um jacarezinho por dia. Só que, é claro, não é no mesmo lugar. Mata cinco aqui, dois, três ali, no final são 21 mortes por dia que a polícia mata. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, é para poder, inclusive, para a própria polícia. Eu tenho amigos meus que são policiais, né? Alguns são não tão amigos, mas são pessoas que eu gosto muito, com tal. A gente já teve... Tinha um que morava no meu prédio, eu falava assim, cara, né? Ele até uma vez escreveu um artigo, me pediu para dar uma olhada, né? Que assim, é assim, tava em inglês, né? Se era o guardião ou o guerreiro? Um o policial é um guardião ou é o guerreiro? O guerreiro só para matar. O guardião seria o cara que protege. E na verdade, assim, é, a política aqui do Rio de Janeiro é que o policial seja um guerreiro, não um guardião. Aliás, ele é guardião em alguns lugares. Em alguns lugares ele é guardião com a tela pessoas, coisa e tal, ajuda a velhinha a atravessar a rua. No outro ele não faz isso. Né? Eu acho que esses mapas, esse trabalho que eu estou fazendo, é exatamente fazer isso. E eu até peguei 10 anos, que é para não, assim, não ser contaminado por tipo, a criação da UPP, que diminuiu, né? a Olimpíada, que restringiu em alguns lugares, ou seja, a intervenção militar, que mudou o caráter. Tudo isso, por exemplo, nesses últimos 10 anos. Quando você pega o somatório de 10 anos, aí você vê que não mudou nada. Porque eu vi um pequeno. Assim, momentaneamente, em alguns lugares, mas o padrão está lá. Continua a mesma coisa, né? Sempre Adriano. Tá. Opa. Tudo bem? Bom, boa noite. É, agradecer ao Peter pela articulação, e Ebreguelé, por ter aceito o convite para estar discutindo. É, você, a gente tem uma, uma experiência um pouco de campo, né? Eu dividi contigo, inclusive, né, a experiência que a gente teve dentro do poder público, né, quando o Nova Iguaçu, um pouco forçado pela, pelo episódio da Chacina de 2005, criou, no final de 2006, uma Secretaria de Prevenção da Violência para discutir, entre outras questões, segurança pública. Eu fiquei é, alguns anos atuando ali, responsável por isso, e acompanhando o setor que existia dentro dessa Secretaria, que é, tabulava as informações dentro do princípio que você só pode desenvolver as coisas se houver pesquisa, se você tiver dados concretos, para que é, se desenvolva realmente alguma coisa relevante para mudar a conjuntura. E pela instituição, pela com causa, né? Então, é, mas nesse momento eu queria só mesmo dar uma boa noite, né? Eu queria te escutar mais aí, que, assim acho que a gente tem muita coisa para visualizar, então, é, é mais esse esse, esse abraço virtual que a gente está estudando aí, e vamos tocar a vida aí, passa aí, Peter, assume aí e, e vamos tocar as coisas. Bem, é, opa. É, vou fazer só algumas provocações, né, pegando aí o, o trabalho do, do Breguelé e o acompanhamento de algumas coisas que eu tenho, que eu tenho feito, né, não só nas redes sociais, mas no mundo acadêmico. É, e como a gente está aqui hoje no Facebook, e o Facebook tem muita gente que não é ligada ao academicismo. É, a gente Sim. hoje vai apresentar um, uma posição científica relacionada aos problemas sociais, às desigualdades. Esses mapas eles são feitos através com uma metodologia. Né? É uma coisa que eu sempre bato a tecla para a galera que está assistindo aí. É, as ciências sociais da mesma forma que as ciências naturais, elas também têm uma metodologia. A política ela tem uma metodologia de análise. A geografia espacial, a geografia política, ela tem uma metodologia de análise dos fatos. Então, essa metodologia ela é utilizada pelos técnicos, pelos cientistas, para dar forma ao pensamento. E essa produção do espaço desigual na Baixada Fluminense, assim como o histórico de violência em determinadas regiões específicas, não só da Baixada, mas do Rio de Janeiro também, elas acontecem é, propositalmente, fazem parte de uma política pública. Né? O Estado ele se direciona de uma maneira diferente para determinadas localidades. Isso, eu estou dizendo, baseado na pesquisa do Breguelé, que é uma pesquisa que tem um rigor acadêmico, um rigor científico, é importante dizer isso porque hoje a gente está lutando para manter as universidades de pé, né? A gente está lutando para manter a UERJ de pé, a gente está lutando para manter a UFRJ de pé, a gente está lutando para manter os espaços acadêmicos de pé, para a gente poder ter a, a, a possibilidade de discutir esse tipo de coisa e contribuir para a sociedade para um esclarecimento. Né, e para trazer para o debate, mas de uma forma aberta e não truculenta, usando os métodos científicos, de maneira que a gente não se perca né, em, em falácias, a gente não se perca em, em é, é, falas sensacionalistas que às vezes com a questão artística a tona, com a questão da emoção, às vezes as pessoas acreditam naquilo ali na conversa do WhatsApp, no Facebook, no que é postado, e numa mídia, principalmente numa mídia extremamente reacionária, que defende uma causa que acaba abatendo aquele que sofre com, essa, com esse segmento de estruturação do nosso espaço desigual. Pegando aqui, né, já essa provocação para o pro Breguelé aí, uh, aqui na Baixada Fluminense, né, pegando Caxias, Nova Iguaçu, ó, por exemplo, é, houve um boom demográfico no período de 1940 a 1970. Né, em 40, Duque de Caxias possuía uma população de 29.613 habitantes. 613 habitantes. É, 30 anos depois, o número saltou, para 431, um crescimento de mais de 10 vezes. É, aí a gente tem, com isso, saltando os índices de mortalidade infantil, isso também tem uma causa, tem um motivo, é, o acesso ao ensino fundamental e médio, taxas de homicídio, isso, eu peguei o exemplo do, de, de Caxias aqui, que é uma coisa que é citada pelo Breguelé no, no trabalho de doutoramento dele, mas que também nós vemos essa dificuldade, esses problemas em outros outras regiões da baixada fluminense baixada fluminense que tem uma, uma uma uma amplitude de conceitos né de em relação à identidade né como como o breu disse é, em cada bairro tem uma identidade diferente né é, cada município tem a sua caracterização é, e pegando esse gancho aí sobre esses problemas sociais que surgem juntamente com com o crescimento demográfico da Baixada Fluminense, né? como é que acontece essa produção da desigualdade a partir desse, desse crescimento? Queria provocar aí o Breguelha com essa questão. Bom, lá, é uma tese, né? Mas vamos lá, vamos tentar é... falar bem claro. Para começar, assim, é um projeto de país. Né? O que acontece na Baixada Fluminense não é porque a Baixada Fluminense, aconteceu na Baixada Fluminense, aconteceu em São Paulo, aconteceu em vários lugares do Brasil inteiro, e, e assim até em vários lugares do mundo que é um projeto seguinte, você tem, por exemplo, um processo, primeiro, você tem que tirar o cara do campo. O Brasil é um país essencialmente rural. Como é que você tira o cara do campo? Ué, tira a terra e o dinheiro dele. Começa um processo é, de concentração fundiária, tem um processo, um processo de modernização conservadora. Você começa a introduzir máquinas, equipamentos, o cara sem, entrego, sem emprego e sem terra, ele, ele, tem, ele é obrigado a, a migrar para a metrópole. Na verdade, é assim, as pessoas não vieram porque quiseram, né? Se você pegar todas as histórias dos seus antepassados, por exemplo, os meus vieram de Portugal, para não morrer de fome. Mas tem gente que veio da Bahia, veio de, veio, e até porque, inclusive, na Europa também. Todo mundo fala hoje da Europa, coisa e tal, mas a Europa, no início do século, era tão pobre e desigual como a gente. Poucos países, assim, a desigualdade era imensa. Eu estou lendo um livro agora que, assim, a Inglaterra e o Brasil eram iguais dias em 1900, em termos de, de, de desigualdade. Como é que eles resolveram os problemas desde lá? Primeiro, mandaram muita gente embora. Mandaram a gente embora para onde? Para outros países como o nosso por exemplo, com a Argentina, Estados Unidos. Segundo, depois disso, né, você teve um processo né, de, com quem ficou de, de, de criação de condições para as pessoas pudessem melhorar a qualidade de vida e, principalmente, a desigualdade achatou. É você tem assim, a famosa curva assim, né? a desigualdade era assim, ela faz um, um U, né? ela diminui para caramba na Europa, mas está voltando a crescer agora. Bom, e aqui? Aqui as pessoas, na verdade, você obriga as pessoas a sair dos seus lugares. Só que tem um grande problema, você obriga ela a sair de lá, mas não, deixa, não tem onde botar na cidade. A cidade capitalista não tem lugar para o pobre. Por quê? Porque assim, até teria, se você não tivesse que remunerar o capital imobiliário. Agora, você tem que remunerar o capital imobiliário, tem que ganhar dinheiro. E como é que você vai vender casa para pobre? Na verdade, você criou no Brasil dois tipos de moradia. Uma moradia pelo mercado formal imobiliário, onde o cara comprava um apartamento, comprava uma casa, lá em Copacabana, Ipanema, Tijuca, e para o resto da cidade você botou o chamado loteamento popular. Aliás, na verdade, você vai usar um método, que é jogar para o pobre a responsabilidade dele produzir a própria casa, que nós chamamos de autoconstrução, onde o cara com a família ele começa a construir a casa dele. No caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso funciona até a década de 40, até a década de 20, 40, mais ou menos. Depois, eles endurecem a legislação e proíbem os loteamentos. Por quê? Um loteamento, ele tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter esgoto. Obviamente, em Ipanema, Copacabana, isso tinha, né? os caras instalavam isso, inclusive, muitas vezes, com dinheiro público. Já nas áreas da periferia, no subúrbio, não se instalavam. Quando a prefeitura apertou, esse modelo, por exemplo, não pode mais ser usado na, lá, lá no município do Rio de Janeiro. O que, que se fez, então? Veio para a Baixada Fluminense, onde você podia fazer loteamento sem água, sem luz, sem nada, né? por isso eles eram muito baratos, e é por serem muito baratos, as pessoas podiam se instalar aqui. E a partir daí, o que acontece? Você já vai criar um espaço extremamente precário. Você não tem água, não tem luz, não tem nem não, não tem nada. Então, quando o rio fica poluído, quando você tem, por exemplo, né, é, falta, dificuldade de transporte, aí dizem que isso é um efeito não, não esperado. Como é que é um efeito não esperado se você constrói todo um bairro, coloca, como você falou, 400 mil pessoas, sem construir um, um metrinho sequer de rede de esgoto? Então, na verdade, essa, essas consequências, esses desastres ambientais que a gente vê, né, é, essa degradação ambiental e também né, os problemas sociais, eles já estavam desde a sua raiz planejados. Por quê? O que você tinha que fazer era colocar o pobre na cidade e fazer com que ele gastasse um mínimo na produção da habitação. Porque ao gastar menos com a habitação, o seu, vamos assim, o seu custo de sobrevivência diminuía, porque era um custo a menos. Já tem a casa, eu estou morando, não tem que pagar aluguel, né? E a casa é barata, o terreno é barato, né? Porque ele é feito com trabalho gratuito, através de, da família de vizinhos. Claro que essa produção vai ficar mais barata. Isso permite o pobre morar na cidade, né? Aí você subsidia o transporte com o treino, a passagem é mais barata, etc. E, tal, e você consegue fazer com o pobre possa ter um salário baixo. Para quê? Para poder prestar serviços muito baratos para a classe média e para os ricos. O brasileiro, assim, o, o, o custo da mão de obra no Brasil ainda é muito barato. Isso permitiu, por exemplo, que as grandes empresas pagassem salários baixos para os que estavam incluídos. Se você pegar o salário do engenheiro da Baia aqui no Brasil, ele é muito menor que o do engenheiro na, na, na, na, na, na Alemanha. Só que o dinheiro da Alemanha, ganha um salário alto na baia, não consegue ter empregado doméstica. O brasileiro tem. Empregado doméstico tem babá. Por quê? Porque a babá e a empregado doméstica recebem muito pouco. São baratos. Então, ele pode contratar pedreiros, ele pode contratar gente por salários muito baixos. Porque, na verdade, as pessoas se inserem na cidade né, de maneira que elas cortaram seus custos ao mínimo. Né? E, e isso permite, por exemplo, que a vêm com salários muito ruins. Inclusive, assim, com alto grau de, inform de informalidade. Então, assim, isso na verdade foi um projeto, é trazer o pobre para a cidade para ele ser uma mão de obra muito barata para essa classe média e também para a elite. Na verdade, assim, quem mais explora o pobre não é nem a elite, cara, é a classe média. Porque se você pegar uma empregada doméstica que trabalha, por exemplo, aqui no Alto Leblon, no da barra, ela tem carteira assinada, tem altos salários. Na verdade, quem é que tem salários baixos e, e, e empregos precários? Quem é que paga assim mal para caramba? É a classe média, né? Eu falo até brincando assim, o Brasil é um país do mundo onde o professor tem empregado doméstica, é, do mundo entre aspas, né? Você vai na Europa e ninguém tem, bicho. Eu falo até brincando, você pega um filme americano, uma família americana média, acaba o jantar, o que, que as pessoas fazem? Aliás, quem está fazendo o jantar? Quem depois lava a louça depois do jantar? Uma, uma, um filme de classe média americana? São as pessoas, não tem empregado doméstico para fazer isso. Né? Agora tem um pouquinho mais por causa das imigrantes, coisa e tal, mas. Porque é muito cara a mão de obra lá, né? É, relativamente falando. E... Porque assim, aqui não, ela é muito barata. Agora ela é muito barata por quê? Porque exatamente isso, você pode pagar pouco, porque as pessoas vivem com muito pouco. E as podem ver muito pouco, porque se por uma política que permite ela, por exemplo, ter uma casa com muito pouco, seja no, numa casa na periferia ou num barraco, numa favela. Então esse custo diminui e é, pode fazer isso. Agora é óbvio, isso tem consequências? Claro que tem. A primeira consequência é que você vai gerar um espaço extremamente desigual. Até porque, por exemplo, a gente estava conversando aqui em off, você vai ter um investimento diferenciado, chamado investimento seletivo. O Estado vai pegar o dinheiro de todo mundo, né? todo mundo paga imposto, você compra feijão, compra um salgadinho, está pagando imposto. O cara, ah, eu não paga imposto de renda. Pô, não, mas você paga quando vai no mercado comprar feijão, que é um absurdo. Feijão tem imposto yeah. arroz, correto? Inclusive, o pobre paga muito mais imposto do que o rico. Se você pegar, por exemplo, os ricos gastam, por exemplo, em média 5% a 10% da sua renda em impostos. Ou, ou, se você pegar o pobre, o cara gasta quase 30, 40%. Né? Até porque os impostos não são. pessoal muito maior do que o salário dele. Né? Porque, assim, algumas coisas. Só para a gente fala sempre brincando, né? Um carro popular no ano de 2000 paga IPVA. Um helicóptero zerado, que vale 15 milhões, não paga nenhuma taxa. vocês Nessas oportunidades sim, sim. de análise, isso a gente percebe né? as desigualdades sim. já no programa de Estado. Eu estou vendo um livro aqui agora, que o cara mostra, por exemplo, ele pegou só os mais ricos, só os 10%. Né? Os primeiros 10%, os caras, assim, classe média, e tal, os caras, por exemplo, eles, assim, eles pagam 37 mil de renda e o chamado não tributável, né? O chamado não tributável sim. é, é, é, é, é sim, 5 mil. Quando chega entre os mais ricos... Os, o topo, topo do brasileiro assim, os 0,1%, aqueles milionários, os caras pagam apenas 37 mil de tributáveis, e tem 300 mil de não tributáveis. Ou seja, você, seu salário é tributado, agora se você ganha com imposto, você ganha com, com especulação financeira, se você ganha, não é tributado. Então, assim, a gente tem, na verdade, uma coisa regressiva. E o que é pior, quando pega esse dinheiro, você, se você, por exemplo, alocação de investimento, você aloca exatamente nas áreas onde as pessoas moram, né? Por exemplo, aqui em Copacabana já fizeram o calçadão 20 vezes, só que não fazem, por exemplo, saneamento básico em Acari. Eu estava até falando, né? segundo a estatística, Acari está 100 anos atrasado em relação ao Leblon. Se começar a investir hoje em Acari e parar a investir no Leblon, daqui a 100 anos a Acari vai ter a mesma qualidade de vida que o Leblon. Esse é o cálculo, né? considerando historicamente, que foi feito. E aí é o que acontece? Né? Essa política já faz com que você tenha uma diferenciação muito grande. Esses mapas já vão mostrar isso, né? Na verdade, o que, que eu fiz no meu trabalho? Primeiro, eu mostrei o processo de produção do espaço, para mostrar que o espaço já foi produzido desigualmente. Segundo, Sim. depois eu mostro o resultado disso. Uma cidade é desigual. E aí eu vou começar a pegar uma série de indicadores, como renda, escolaridade, até a mortalidade infantil. Né? E alguns dados são absurdos. Por exemplo, uma criança que nasce em Japeri, ela tem seis vezes mais chance de morrer antes de fazer um ano do que uma criança que nasce na barra. Na Barra da Tijuca, você tem uma vontade de de infantil, padrão europeu, tipo assim ali, Leste Europeu, Hungria, coisa e tal. Já, por exemplo, na, lá em a de Japeri, é um padrão africano. Você sai, por exemplo, de um continente para o outro em 70 quilômetros. Isso é por quê? Por que, que as crianças morrem mais em Japeri e não morrem na Barra? São perguntas que a gente tem que se fazer. Né? É. E esses dados mostram essa desigualdade. Então, são uma série de mapas que eu vou mostrando várias desigualdades. Depois, o que, que eu faço? E aí, como é que estrutura o trabalho? Eu mostro, por exemplo, faço uma análise e olha só, gente, bem claro, eu só uso dados oficiais. São dados elaborados pelo próprio governo federal, através do IBGE, e os dados de violência são produzidos pela Polícia do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Polícia. Aí você fala assim, ah, mas tem subnotificação? Tem. Por exemplo, quem já foi assaltado e não, não registrou creche? Existe isso, né? Existe, por exemplo, gente que desaparece e não dá registro? Também. Só que se a gente for pensando, né? Nisso, a gente não vai, nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente vai usar dados oficiais, mesmo sabendo que tem defeito. Eu, uma vez eu ouvi uma frase, até eu começo assim, meu trabalho, assim, eu ouvi duas frases uma vez que marcaram a minha vida, depois eu fui entender. A primeira é, nunca confie nas estatísticas, a não ser que você mesmo as falsifique. Segundo, todos os mapas estão errados. Aí você fala, mas professor, você faz um trabalho baseado em dados, estatísticas e mapas? Sim. Porque, na verdade, o problema das estatísticas não é assim... Claro que você pode falsificar já na, na produção do dado, você já pode ter problemas. Você já pode induzir, por exemplo, a, a futuros erros. Agora, o que você, na verdade, tem é a análise dos dados. Principalmente quando a gente faz cruzamento, pega um dado aqui, outro ali. Porque, às vezes, um dado solto, ele é assustador. Né? Você pega um dado assim, ah, por exemplo, é, eu estava até falando assim, matar 11 policiais no Rio de Janeiro, não passado em serviço. É um dado assustador. Poxa, 11 policiais perderam a vida. Agora, se você cruzar esse dado, com a quantidade de pessoas que a polícia matou, que foram 1.180 pessoas, para cada policial que morreu, a polícia matou 100. É assustador, né? Isso é que é assustador. Ficar assustado com um Jacarezinho, onde a polícia... Por causa de um policial morto, mataram 21, 28, não foi isso? A polícia é... mata 100 pessoas para cada policial que morre. Isso é uma média histórica. Não foi assim um acidente, uma chacina, né um evento, né? como o assim, pessoal fala assim, de forte emoção... De... Os policiais ficaram lá emocionados né, e resolveram vingar o amigo. Não é isso, né? é, uma política, não, é, é uma política. É uma política pública. Política pública. Porque tem se repetido nos últimos 10 anos. Por isso que eu peguei 10 anos. Para evitar exatamente assim, é, tirar o famoso caso-evento, por exemplo. Igual Nova Iguaçu teve a um chacina em 2005, aí uh, subiu. Né? Aí teve no Alemão. aí teve, assim, São casos, por exemplo, isolados, entre aspas, que quando você começa ah. a juntar, você vê que não são tão isolados assim. Né? Então, assim, na verdade, o que, que eu fiz? Aí depois eu peguei os dados e separei por delegacias, né? Primeiro para o batalhão e depois por delegacias. Aí, por exemplo, tem uma delegacia que cobre aqui Copacabana e Leme. E tem uma delegacia que cobre Rocho, né? Vou Roxo. Para comparar, já Peri e Copacabana tem população mesma população, juntando, né, por volta de 100 mil habitantes. Quando você compara os indicadores, aí você entende o que é isso. Né? Aqui, por exemplo, aqui na, na região de... A polícia matou 36 pessoas né, durante é, 10 anos aqui na, na, na Zona Sul. Aí quando você consegue, e eu consigo fazer isso, né, o próprio dado da polícia, é colocar um pontinho onde morreu o cidadão, aqui em Copacabana não morreu ninguém aqui na parte plana. Todos que morreram, que foram mortos pela polícia, foram nos morros. Aí quando você bota para Belfort Roxo, a polícia matou 600 pessoas. Ou em Japeri, onde ela matou, por exemplo, assim matou com quase 500 pessoas também. Assim, são uns absurdos. Então, se assim, você compara que, assim, em alguns lugares a polícia entra matando, em outros ela não mata as pessoas. Ela prende. Prende, investiga, julga. E depois, se for condenado, vai para a cadeia. Tem né? lugar depois, que dá bom dia, noce. né? Sim senhor, não senhor. Sim. Tem lugar que atira para depois dizer alguma coisa, sim. né? Ah, eu sinto, inclusive, um caso, né? Uma... aquele meninos louvaram 111 tiros lá no Chapadão, não foi? Passaram de carro, Nossa. por isso, 111 tiros. Porque os caras passaram de carro por eles. Aí, conseguiram que fugindo e deram um tiro aos meninos, Foi a versão da polícia. Fala que atirou, mas depois viu que ninguém teve deu tiro nenhum. Sem falar também que aquele uhum. músico tomou 80 tiros. Aqui em Copacabana, uma senhora furou uma blitz, quase passou por cima do policial, andou 5km, parou o carro na porta de casa e nem presa ela foi. Faz isso na baixada. Por quê, né? Por Fura que, né? A, a, a uma blitz na baixada e tenta correr 5km. Você não vai correr nem, nem 50 metros. Porque lá a polícia é atira. Verdade. Aqui, sabe por que não atira? Porque pode pegar em alguém. Imagina se dá um tiro e pega na, num, num parente de um governador, de um deputado, alguma coisa assim. É, o que, que vai acontecer na Globo? Vai ficar uma semana na Globo o tempo todo. Você tem longe, né? Os meninos de Belfort tem o quê? Cinco meses né que não desapareceram. Sim. Não foi isso? É. O menino da barra que morreu, em dois dias descobriu quem matou. Em dois Porque, dias. Porque, né... Como é que pode, né? Alguns, alguns, alguns locais, alguns bairros né, do Rio de Janeiro, que a gente percebe que tem uma classe social é, mais elevada, ela tem um tratamento diferente. Isso já é um, um, um, um símbolo de, de como essa desigualdade é, é, é, faz parte desse projeto. Eu vou dizer para você, até os bandidos, bandidos tratam de maneira, maneira diferente. Por exemplo, aqui, os homicídios dolosos na Zona Sul e os latrocínios são muito baixos são baixíssimos, né? Então, assim, o bandido aqui furta. Aqui, por exemplo, o que mais tem aqui na zona sul do Rio de Janeiro é furto, né? É, são furtos. É, roubos já são, na, por exemplo, nas grandes vias. Então, por exemplo, a, aqui, por exemplo, a violência, embora se fale, é muito menor. Até porque, por exemplo, é muito mais policiado, coisa e tal. Aí o cara prefere furtar, né? Surupiar, o furto é você tirar sem o cara perceber, do que apontar uma mão para ele. Porque ele sabe, se apontar uma mão para alguém aqui, vai ter 25 policiais em... A, a cerca de 50 metros dele. Só, só para é dar uma olhada. O que é política? O batalhão aqui de Copacabana, você tem um policial para cada mais ou menos 200 pessoas. Ok? Em Belfort Roxo, são 1.500 pessoas para cada policial. No 20. O pessoal são de Belfort Roxo é pior. Como é que você vai conseguir. e sem falar nas políticas especiais aqui, né? Aqui tem um bope, tem polícia turística, tem segurança presente. Como é que um cara vai conseguir proteger a população né? cinco vezes maior que em um outro lugar? A própria eficiência já está de cara, já comprometida. Eu não vou nem falar como é que é a viatura em Belfort Roxo e como é que é a viatura aqui em Copacabana. Porque, na verdade, já, as condições já começam desiguais. Você investe muito mais, você contrata é, várias é, policiais com uma determinada área específica. Para as outras, fica com carências. Então, assim, já começa um problema. Eu nem consegui da Polícia Civil, mas no quadro deve ser muito diferente. Você deve ter muito mais policiais investigando aqui na Zona Sul, né, do... tô falando aqui porque eu tô em Copacabana hoje, tá, gente? Por é. é. isso que eu tô falando é. aqui na Zona Sul, né? Porque eu também sou da Baixada. Então, você tem muito mais gente, assim, investigando aqui, né, na Zona Sul, na Barra da Tijuca, do que, por exemplo, em Belfort Roxo. A prova foi disso, né? Belfort demorou cinco meses para ter alguma pista sobre os meninos desaparecidos. Enquanto aqui, né, em dois dias, já sabia que o, né, o caso Henrique já estava solucionado. Até porque a pressão é muito maior. né? A mídia tá, cobra, ela faz isso. E a mídia mesmo, todas elas fazem isso. Elas cobram também diferenciadamente. Ou seja, no caso lá em Belfort Roxo, eu cobro, depois eu esqueço. Agora aqui, não. Eu tenho que dar resposta para a sociedade. Né? Então, assim, esse tipo de coisa. E aí, botar bem claro para todo mundo: né? eu acho que isso é uma coisa que tem que falar bem claro. Nada disso é um efeito colateral não esperado. Tudo isso é parte de uma política houve uma política de produção no de espaço desigual, há uma política de manter desigualdade desigualdade, né? a desigualdade no Brasil, o livro que eu estou lendo é um cara interessante, ele não quer falar isso, em todos os momentos autoritários, você tem uma concentração de renda, e uma pior distribuição de renda, quando vejo muito democráticos, democrático, você teve uma melhora na sua distribuição, né? isso foi, por exemplo, no Brasil, foi até mais ou menos 2015, 2015 para cá, a desigualdade voltou a crescer, e a gente sabe que não é à toa isso, né? é, agora então... o propósito, futuro. né? São projetos isso. Assim, na verdade, é bem claro, essas coisas são projetos, não são acidentes de percurso. Ah, é... para concluir o livro, né, que eu fiz no final. Sim. Aí no final eu faço um, aí eu uso dados extraoficiais, que é a divisão territorial entre áreas de tráfico de milícia, está disponível, é um estudo da USP, e depois no final, né, e comparo também, né, a criminalidade, eu pego e comparo 2020 com a com o decênio, né, com a década. E apenas dois crimes, duas modalidades de crime tiveram crescimento em 2020 com relação à década passada. Em média, caiu 30% tudo, inclusive homicídios doloso. Somente dois crimes cresceram durante a pandemia. Um deles foi o estelionato. Com <risos> mais gente em casa usando a internet, meu amigo. Ah, é, o golpe está aí, cai quem é, quer, né? Assim, eu, eu não sei, eu não posso dizer se todos foram cibernéticos, né? Mas grande parte deve ter sido. Então, uhum. o estelionato... 30% de aumento. E o segundo foi homicídio por intervenção policial. A polícia matou 16% mais em 2020 do que na, na década toda. Né? E no momento em que a criminalidade cresceu 30, diminuiu 30%. Ou seja, não faz sentido. Se está tendo menos crime, por que a polícia está matando mais? É a pergunta que a gente tem, tem que se fazer. É, dentro dessa... dessa... É, produção que você tem feito aí, a gente percebe que você usa os dados públicos, eu queria deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente aqui, né, como ele, ele mesmo falou, os dados que ele utiliza para fazer a pesquisa dele são dados do IBGE, são dados da polícia, são dados do governo, que são públicos, né? qualquer pessoa pode acessá-los. E essa a qualidade do pesquisador, nesse momento, vem para trazer um esclarecimento e como ele está propondo aqui para a gente. Por quê? que em determinados locais a desigualdade ela é maior do que em outros locais? Por que nesses locais que as desigualdades são mais acentuadas, nós temos um policiamento menor? E por que nesse lugar morre mais gente? Né? Essas questões a gente tem que refletir. E com a ajuda da, da pesquisa, desses números, a gente está aqui trazendo para vocês essa reflexão, a gente está é, tá trazendo num, num ano aí que a gente vem de um ano de pandemia, em que é, já, já vinha sido acentuada a desigualdade, né? a quantidade de pessoas que detêm a maior quantidade de riqueza é, é cada vez menor, e a, a maior quantidade de pessoas fica com... Esse, essa, esse índice de desigualdade extremamente acentuado. As pessoas estão comendo pior, as pessoas estão com menos segurança, as pessoas estão com menos capacidade de circular, até porque circular é, exige recurso né, para você pagar a sua passagem, para você se vestir, né, para você comer, e tudo isso... É, tem uma, um, um desígnio de uma política pública. A gente estava conversando aqui, eu estava falando sobre é, o Brasil imperial, pós-808, quando a cidade do Rio de Janeiro começou a ser... Começou, não, já tinha uma estrutura que promoveu a independência do Brasil mais tarde. E todas as políticas públicas que, que foram implementadas, elas tinham um arcaísmo como um projeto, né? O Brasil não podia ser um país desenvolvido. E aí, eu pensando no dado que o, que o Breguelé trouxe para a gente, em 1900, o Brasil era muito próximo do que a Inglaterra era em nível de desigualdade. Né? É claro, a gente está falando aqui, alguns é, dados que eu peguei da, do trabalho dele, é, de alguns períodos de, de, de estruturação do capitalismo aqui no, no Brasil. Num né? primeiro período, ele chamou de formador, ou o capitalismo comercial, né, de 1776 a 79 a 1848. Depois, o capitalismo empresa, empresarial ou competitivo industrial, de 1848 a 1893. A gente já está chegando mais ou menos nesse período. 1893 a 1940, 1945, nós temos o capitalismo monopolista e imperialista. É, e após 1945 até 91 é, o capitalismo tardio ou o monopolista financeiro de Estado. Uh, é, até onde? É, é, sim. É só pra, e agora a gente pode atualizar. Após 91, você passa a ter o que é chamado globalização ou capitalismo neoliberal. É, que acentua sim. outras questões ligadas também à desigualdade. E, e como que a gente pode pensar nessa, nessa metodologia de entender né, esses mapas de, de desigualdade aqui dessa região. Vamos lá. É, na verdade, esse, esse conceito, desse... você tem uma relação muito forte entre a estrutura social e o espaço. Né? O Milton Santos tem uma coisa assim. Sim. Por exemplo, você tem uma, um prédio. Esse prédio é uma forma urbana, correto? Tem um prédio. Para que serve o prédio? Então, ele tem uma função. Essa Sim. função só faz sentido se você pensar qual é a estrutura econômica que tem por trás daquele prédio. Por exemplo, é, vou dar um exemplo mesmo assim, o um mercado. Só existe um mercado porque você tem uma estrutura onde as pessoas não produzem mais a sua própria comida, tem que ir lá comprar, correto? Uhum. Isso, na verdade, tem história. Quando é que você deixou de, de, de produzir comida e ter que ir ao mercado? Isso a gente chama de processo, ok? Obviamente, o que acontece? Então, você tem essa estrutura, processo, função e forma. Então, cada prédio que existe hoje ele teve uma função em algum momento, por exemplo, há muitos casos, vou dar um exemplo assim, bem aí em Nova Iguaçu, onde é hoje a Igreja Universal, né? era uma antiga Sim. fábrica da Pian, era uma fábrica de, de macarrão de massas, quando a fábrica faliu virou um baile funk, era giro, chegou aí lá ali, Adriano? <risos> onde era Nova Vida, por exemplo, era também uma, era um, era uma fábrica, era Gran Fino, depois virou um baile funk, a Signos, e hoje virou uma igreja, e vou dar um exemplo em frente. Em frente, ela tem uma loja de bicicleta. Essa loja de bicicleta era o restaurante do meu pai e a minha casa. Né? E, assim, ali onde é Granfino, uma, uma, era uma fábrica, né? Em frente, onde é Nova Vida. Sim. Lá onde é Nissan, lá onde é Nissan, era a Engar. Então, tinham duas fábricas ali perto e essas pessoas almoçavam no instante do meu pai. O meu pai não ficou rico porque ele teve nove filhos. Mandou todo mundo estudar. Né? E com sete anos de idade, meu pai faliu eu não entendi porquê, né? Tinha que mudar, eu morava dentro do restaurante, né? Era o restaurante na frente a minha casa atrás, e fui morar em outro lugar, meu pai faliu, coisa e tal, Ele virou vendedor, deixou de ser comerciante, passou a vender. E depois fui entender porquê, Porque mudou a estrutura espacial do Nova Iguaçu? As indústrias tiveram que sair do centro, e foram para onde? A Granfino foi lá para Dutra, e a Engá, a Engá foi lá para Sepitiba. Então, na verdade, a por causa da reestruturação econômica, houve uma reestruturação espacial e meu pai faliu. Algumas pessoas conseguiram mexer, outras não, porque meu pai perdeu os consumidores dele. Né? Então, assim, a nossa vida pessoal, ela também é modificada por isso. E hoje em dia, onde era, ali ficou um tempão um parado, só que quando construiu o shopping, mudou tudo de novo. Imagina se meu pai tivesse com essa loja, com o shopping ali perto. Né? É. Hoje, a casa que eu morei, que era estudante, era uma loja de bicicleta. As lojinhas chechelentas que estão do lado viraram, por exemplo, para vender roupas, coisa e tal, para tentar concorrer com o shopping. Então, toda aquela hora foi modificada porque o shopping apareceu. Agora, por que, que o shopping apareceu? São reestruturações, por exemplo, que, que extrapolam a, a, a cidade. São estruturações do capitalismo mundial, rebatem no capitalismo brasileiro, que rebatem no capitalismo carioca, que rebate, por exemplo, no, no, no capitalismo aqui da cidade de Nova Iguaçu. Então, assim, é para cada momento do capitalismo, você tem um arranjo espacial. Então, as cidades, por exemplo, antigamente, será que você falou no, Brasil, no Rio Colonial? Todo mundo junto, todo mundo junto ali. Quando você começa, né, a, de certa maneira, a cidade crescer, você começa a ter uma diferenciação de classes muito forte. Você tem pessoas ricas, pessoas de classe média e pobres, e assim por diante. E, obviamente, é, isso não foi só aqui no, no Brasil, isso foi na Europa, na verdade, veio da Europa. Você começa a criar o crescimento de classes perigosas, né? Aquele cara é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele é pobre. Ele é pobre, ele se alimenta mal, ele fica doente, a doença dele pode transmitir para mim. Então, é um perigo a doença. O higienismo vem aqui para tentar tirar o, o pobre doente de perto das pessoas ricas. E também esse pobre tem um potencial de revolta. E, Volta e Meira, Na Europa, por exemplo, foram vários casos de revoltas populares. A mais famosa é. foi a Comuna de Paris, onde as pessoas dominaram a cidade de Paris, um pedaço é. de 70 dias. Resultado, né? Aí você tem que reformar a cidade. Em Paris, o que eles fizeram. Abriram grandes avenidas. Para que a grande avenida? Para poder passar os tanques à infantaria. Porque era muito difícil brigar naqueles bequins lá da Paris antiga. Isso aqui no Brasil vem através da reforma Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Ele vai arrebentar Sim. Rio Branco, abrir grandes avenidas. Depois o Vargas, né, com a revolta do Advor, vai fazer a presidente Vargas. Vão demolir o morro do castelo. Para no lugar do morro do castelo, criar a esplanada dos ministérios. Aquela coisa assim, meio de inspiração nazista mesmo, né? O Getúlio Vargas, naquela época, ele pega aquela monumentalidade do, do nazismo, aqueles grandes prédios, aquelas grandes avenidas, para ter desfiles militares, isso acaba dando para o Brasil. Então, na verdade, sim, a cidade vai se estruturando. E, por exemplo, no centro de janeiro, o que você faz? Tira os pobres do centro. Você expulsa os pobres do centro. Da área central, baixa, né? Aí os pobres, eles fazem o quê? Ó, tem que ir para algum lugar. Alguns vão ficar nos morros. E a isso de primeira favela, no Morro da Providência, atrás da Central do Brasil. Sim. Que era Morro da Favela, era o nome próprio. Quando começam a aparecer várias casas no morro, a favela desse nome próprio para a ser substantivo comum. Eu me lembro que tem um texto interessante, cara, assim ele escreve no jornal, e a Mangueira virou uma verdadeira favela, com F minúsculo. E virou sinônimo de favela. De, de, né? Hoje o BGE não chama Sim. de favela, chama de aglomerado subnormal. Eu prefiro favela. É. Né? tem uma comunidade que as pessoas usam também não adianta nada, já viu sinônimo. Assim, favela mesmo, não tem nenhum problema com a favela aqui na Baixa da Fluminense eles vão fazer assim na Europa eles vão criar os chamados bairros exclusivos porque eles acreditavam piamente, né isso aí começa na Europa em que o espaço é que dá o caráter do homem, então se o espaço é ruim, como é que o homem vai ser? ruim Ui, também não. se você melhorar o espaço você vai criar um homem bom, por exemplo lá vai inclusive criar um anti-urbanismo Vai criar o que nós chamamos de suburb. O suburbio aqui no Brasil é pejorativo, nos Estados Unidos, não. Todo mundo já fez é um verdade. casa, né? aquelas ruas bonitas, as casas gramadas. Aquilo é o suburb onde você tem um espaço isso. bom que vai criar pessoas boas. Até você ver aqueles filmes de psicopatas, né? ou então Beleza Americana, que é o melhor filme, quem mostra que esse subúrbio de gente boa não tem nada. Né? Tem pessoas <risos> ruins em qualquer lugar. Mas isso é muito forte. Então, o que você faz? Se você tem um espaço bom, você é melhor pessoas no Rio de Janeiro o que eles vão fazer então criar os bairros por exemplo como Copacabana, Botafogo, né? Vila Isabel, a própria Tijuca com, com termos por exemplo Vila Isabel é o melhor exemplo você faz um bulevar uma rua com calçada isso não existia no Rio de Janeiro você bota a calçada que tem bares e você vai trazer por cima do Rio o um aparato cultural vai criar o Teatro Municipal a Biblioteca Municipal tudo isso para quê criar um espaço onde as pessoas boas podem serem boas agora e os pobres para onde eles vão no Rio de Janeiro eles criaram um loteamento popular, que é aquele famoso loteamento que você compra um terreno, não tem água, não tem, não tem nada, e constrói a sua casa do seu jeito, se vira. Né? Você se vira para criar a sua casa, e vai criar a sua casa do seu jeito. Né? A diferença entre uma favela, onde o cara constrói a casa e o loteamento, é que no loteamento as ruas pelo menos são marcadas, os terrenos são marcados. Na favela Sim. não. Na favela o cara chega, ocupa um pequeno espaço, o cara vem do lado e ocupa outro. Agora, não dá para dizer que é uma coisa desordenada e sem, né, sem lógica, quando todas as favelas são iguais. Como é que são as favelas? As favelas são? são assim, ó. Aqui tem uma casa colada na outra, em cima já tem outra casa, em cima tem outra. Inclusive depois você cria um submercado nas favelas, que é o vender a laje. Tem um cara que é. mora aqui embaixo e vai vender nas lajes. Aí você chega lá, tem casas de quatro andares. Todas as favelas são parecidas. Então como é que é essa coisa é desordenada e sem lógica? Como todo bairro, por exemplo, autoconstruição, são iguais. Eu dava aula na UERJ, eu trazia meus alunos lá de São Gonçalo aqui para Nova Iguaçu. A primeira coisa que eles falaram. Professor, isso aqui é igual mutuar. Professor, isso aqui é igual salgueiro. Eles identificavam a forma urbana e identificar que tem do outro lado. Eu falo, uhum. é lógico, porque o processo que produziu é o mesmo. Você, seu avô lá, o seu pai comprou o terreninho, construiu a casa com a ajuda de amigos, nós de virar laje tem aquele... Né? Você virar laje tem que dar uma comida para as pessoas, então tem aquele trocinho leve, assim uma feijoada, um mocotó, uhum. né? só depois de virar a laje, né? Porque senão... Agora, Ai. é assim... Eu trabalhei na sua casa, você tem que trabalhar na minha. Não precisa nem falar, Isso é uma, é uma regra de ouro. Né? E quem não sim, faz isso está fora. Então você cria uma cidade assim. Aí na rua não tem vala, o que, que você faz? Você cria uma vala na rua para jogar água até lá, para jogar o esgoto lá no... É uma cidade construída pelas próprias pessoas. Aí depois de um tempo o Estado vem, né, através de pressão popular, e começa a ceder. Até porque algumas coisas, por exemplo, é igual nas doenças, algumas doenças são bem democráticas. Algumas são via equação hídrica, né? Se você pisar vala, você fica contaminado. Outras são pelo ar. Por exemplo, a Covid se mostrou extremamente democrática. Todo mundo achou, por exemplo, que ia pegar só em velho. Depois achou que ia pegar só em pobre. E hoje está morrendo pessoas ricas novas. Playboyzado aqui de 30, a 40 anos está indo direto para o hospital. Os caras vão para as boáticas e tal. Estão lá sendo entubados. Aí se reage, né? Então, assim, na verdade, esse conceito de classe perigosa é assim: eu separo as pessoas. Eu jogo na periferia, eu jogo nas favelas. Só que é claro, é assim, todo mundo sabe que nas, nas periferias e nas favelas há regras próprias. Né? Ah, o cara manda na favela que não paga IPTU, não paga, não vai ter gato, um monte de coisa. É claro, o Estado não vai lá. Né? Agora, é, quando é que a favela e a periferia viram um problema? Quando? As ações que acontecem na favela e na periferia extrapolam esse lugar. Né? Enquanto as pessoas gente, acho, estão se matando lá, pessoas estão fazendo ilegalidade lá, não, o Estado finge que não vê. Agora, quando esses problemas saem de lá, por exemplo, quando roubam um carro numa rua perto de uma favela, né? quando acontece, por exemplo, um assassinato, aí lembra que a favela é perigosa, aí começa a ter soluções para a favela. E algumas delas são assim impressionantes. Tem gente assim que é inteligente, mas fala besteira. Né? Eu me lembro uma vez que um arquiteto Não. famoso, assim, Paulo Cazé, é, foi, assim, teve um tiroteio na Rocinha, né? claro, desceu o morro, os caras desceram o morro, pararam o carro, roubaram, foi assim, uma confusão danada. Na fuga, teve tiro, oh. pegou assim, uma pessoa lá que estava passando, Aí, soluções para Rocinha. Vamos pensar soluções para Rocinha. Aí, fala assim, ah, a solução para Rocinha transforma Rocinha num bairro de classe média. Aí eu falei assim, como é que você transforma um bairro de pobres em um bairro de classe média? Só tem dois jeitos. Um, expulsa todos os pobres e coloca a classe média lá. Segundo, transforma todo mundo lá em classe média, ou seja, dá salário, educação, qualidade de vida para as pessoas. Não existe isso. Você não, assim, as pessoas são, elas estão ali por, pelas condições econômicas que elas estão e pelo papel dela no sistema. O único jeito de você mudar o conteúdo social de um bairro ou é você tirando as pessoas e colocando outro grupo, ou então melhorando a qualidade de vida das pessoas. Claro que isso pode acontecer com o tempo, por exemplo. Às vezes, bairros de pobres, por exemplo, em Niterói era assim, Piratininga no um bairro de gente pobre, de pescadores. O mercado imobiliário foi entrando lá e foi substituindo os pobres de lá com uma população rica. Demorou 10 anos, 20 anos de um dia para o outro, não tem como você fazer isso. A não ser que você derrube toda uma vila e construa um condomínio de luxo no dia seguinte, né? no ano seguinte. Então, assim, é, é, essas coisas, por exemplo, elas acabam... Né? Assim, se eu separei o pobre, ao separar o pobre, eu sei onde o pobre está. E assim, quando o pobre sai do seu lugar, eu estou vigiando. Por exemplo, você vem aqui na Zona Sul, vai no centro de Janeiro, você tem polícia em cada esquina. Eu, por é. exemplo, eu não mente, porque eu não tenho cara de bandido. Mas eu vejo a molecada passando assim, né? O meu filho, por exemplo, já é, é. livre. O meu filho, quando vem aqui, ele vai a algum lugar, já, imediatamente já tem um policial olhando para ele, vê o que ele está fazendo, porque ali não é o lugar dele. Então, você tem um sistema de vigilância, correto? Então, você tem vigilância e controle nos áreas habitadas pela sociedade formal, e você controla os muros através de várias estratégias, inclusive a criação das UPPs, de DPOs e assim por diante. Ou seja, você está ali para quê? Não é para proteger a população local, é para proteger a população daqui Olá. de baixo e as pessoas que estão lá. Essa sempre foi a estratégia. Isso aqui, por exemplo, na Europa é assim. Nos Estados Unidos é assim. Né? Nos Estados Unidos você tem guetos, por exemplo. É coisa, assim, é coisa impressionante. Aqui no Brasil, se uma pessoa negra né, fica rica, ela pode comprar um apartamento na barra e morar no condomínio. Nos Estados Unidos, você nem pode fazer isso. Porque assim, há um constrangimento... Né? Há um certo constrangimento que, assim, o cara chega lá e não vai vender para você. E não é só ser negro não, tá, gente? A gente é aqui, por exemplo, eu lembro muito de Bacurau, aquela cena dos motociclistas, né? Falar, ah, a gente é do Sul, a gente é igual a vocês. Logo depois os caras matam a pessoa. Dê um spoiler. Nos Estados Unidos, se eu for morar nos Estados Unidos, eu, eu, eu, não, eu lá não serei branco, lá eu serei um latino. Ah, é. eu, assim, a não diferença. ser mais bonitas, como em Nova York, eu posso achar agora, se eu chegar lá, numaquela cidade do meu oeste for tentar morar no bairro dos caras eles não vão permitir ou vão permitir e vão ficar de olho em mim o ano inteiro em mim e meus filhos e qualquer coisa errada que acontecer, é culpa de quem? é do latino é. que está ali né, então assim, tem que tomar um certo cuidado porque essa segregação no Brasil aí alguém fala me pergunta aí, tem segregação racial no Brasil? Aí. Tem segregação no Brasil? Racial. Racial, tem? né? Tem sim. É só pegar o mapa que eu mandei pra você. Nos últimos mapas. Você Vamos lá, qual explicar? o número desse mapa? Ah, é o, é o 15, se não me engano. 15. Então é, é. um dos últimos. Você lembra sempre... a cor dele? Ele é aquele que tem tons. Ele é branco, tem uns tons marrons e pintinhas azuis e marrons. Ah. Acho que eu achei aqui, peraí. 15. A gente tem coisas que, por exemplo, a gente vou... fala, assim, não percebe. Quando você vai e faz uma pesquisa, acha um dado, aí você consegue mostrar isso. Acho que é o um mapa, lá o 13, 14 ou 15, um desses daí. Eu vou mostrar isso aqui, você confirma para mim para ver se é isso. Esse, tá. esse mesmo. Uma olhadinha. Esse mesmo, né? Esse é então, vamos lá. Pode dar um zoom, aí. um, zoom. um... Vai dando Não, mais, gente. um pouco mais, mais um pouquinho, tá, agora faz o seguinte, dá, joga um pouquinho para cima, para aparecer ali a zona Sim. 5 de janeiro, é, aí, olha só, aí, parei. como é que lê esse mapa, aí, tá bom, como é que a gente lê esse mapa, o que está em azul, azul, esses pontinhos azul, isso aí, por exemplo, é um dado, é um, um site que pegou, através do BGE, os dados, que é o chamado Patadata, ele pegou os dados e fez o seguinte, Cada bolinha azul desse é um pontinho, são milhares, são milhões de pontinhos. É uma pessoa branca. Ok? O que está em marrom são pessoas pardas ou negras. Então, olha, por exemplo, ali na direção da Zona Sul, Copacabana e Barra. Aí, Exatamente, você está aqui. É. O um cursorzinho aqui. Não, aí não. Aí é a cidade de Deus. Aqui, ó. Olha a Barra da Tijuca. Aqui. Ó. Praticamente população é majoritariamente branca. Agora pega aqui Belfort Roxo. Lá no norte, aqui do mapa, a parte de cima do mapa. As pessoas majoritariamente negras. E aí, se você der um zoom, é. agora dá um zoom bem grande assim, meu Roxo. É, vai dando um zoom, vai dando um zoom. Mais um pouquinho. Aí tá bom. Só dá uma puxadinha pra cá, assim, ó. Pra direita. para pegar a Nova Iguaçu ali. Mais um pouquinho. Aí tá bom. Pera aí. Vocês estão vendo a manchinha azul ali? lá no canto superior esquerdo, ali é o centro Novo Nova Iguaçu. Aqui, a população né? branca. Quantos homicídios aconteceram aí? Nossa, bem pouquinho, né? Agora, olha aqui, por exemplo, em Belfor Roxo, onde a população é majoritariamente negra e parda. Aqui, ó, é essa área aqui, ó, pessoal. Sim, olha aqui o chapadão. Quando você pega na zona sul, agora, joga um zunzão, né, sobe o mapa todinho. Vai subindo, vai subindo. Olha a Barra da Tijuca. Olha a quantidade de homicídios. Ah, aqui está ótimo. Ó. Mais um pouquinho. Olha aqui a Rocinha. Olha aqui, por exemplo, o Leblon, Ipanema. Não morreu ninguém no Leblon, Ipanema. Olha na Rocinha. É, você vê aqui a manchinha. É? Você vê aqui. Sabe quem matou essas pessoas? Foi a polícia. A polícia não mata ninguém na parte de baixo. Agora, nos morros... Isso assim, ó. você pega, por exemplo, do Leblon, do Leblon para... Olha, São Conrado para Rocinha. É só atravessar a rua. Lógico que a é São Conrado a polícia não mata ninguém. Do outro lado na Rocinha mata um monte de gente. E, e quem é que mora na Rocinha? São negros e pardos. Então a gente pode ver que a cor da pele determina onde moram as pessoas. Se você pegar esse mapa e botar junto o mapa de renda, vai dar exatamente a mesm, mesmíssima coisa. Né? Então, na verdade, no Rio de Janeiro você tem assim, nos bairros, por exemplo, da Zona Sul, lá da Barra da Tijuca... E assim, na, na Tijuca, nos centros, por exemplo, no centro do Meia, no centro de Nova Iguaçu, centro de Campo Grande, centro de Caxias, centro de Niterói, você vai ter uma população majoritariamente branca. A partir dali, você tem um, um, um gradiente decrescente de renda, de escolaridade, de qualidade de vida, de esperança de vida e também né, de perigo de morrer. Quem mora em Belfort Roxo tem, seis, tem dez vezes mais risco de morrer que quem mora, por exemplo, em Copacabana. Né? tanto morrer por parte de, né, de guerra de civis né? morrer num... latrocínio é muito baixo no Rio de Janeiro, foram 70 em 10 anos é, assim, é. muito pouco né? então assim, a, aquela chance de você levar o tiro do bandido é, é muito baixa na cidade do Rio de Janeiro, na zona sul é zero nunca morreu ninguém de latrocínio aqui na zona sul do Rio de Janeiro enquanto que em Belfort já morreram mais de 30 então é perigoso ser morto por um bandido e muito mais perigoso ainda ser morto pela polícia pelo fato de você estar ali né? E qual é a cor da pele dessas pessoas? Então, assim, você tem um branco rico né? Escolarizado, tem curso superior Na Barra do que tem lugar que 70% da população adulta Com mais de 25 anos tem curso superior Em Japeri tem lugar que é 0,4 Ou seja, Nossa. apenas 4 pessoas em mil Tem curso superior Enquanto na Barra você teria 780 pessoas em mil Ou seja, as pessoas não têm acesso também à educação Não têm acesso à escolaridade Não têm acesso à uhum. água, saneamento Né? E a mortalidade infantil, como eu falei para você, que é inversamente esse mapa. Esse mapa não, né? o mapa de renda. Em Japeri, uma criança tem seis vezes, né? Maior, a chance de morrer, de morrer antes de uma idade é seis vezes maior de uma criança que nasce na Barra. Essa é uma desigualdade que foi construída há muito tempo. E quando você bota os dados de criminalidade em cima, você entende por quê. Né? Onde que se mata? Onde, hum. e por que que se mata? Você separa as pessoas e passa a controlar. Quando elas fogem do controle, você mata as pessoas. E tem alguns dados, assim, claro, que são muitos dados, mas um, por exemplo, me chamou a atenção. Aqui na Barra da Tijuca, para cada pessoa que a polícia mata, ela prende 500 pessoas. Então, ela prende 500 pessoas e mata uma, ok? Uhum. Deu para entender? Deu. E o contrário acontece na, na, é, nessas regiões que tem mais pontinhos, né? Em é, mas assim, esse é outro mapa que não está aqui, não. Em Belfor Roxo, para cada pessoa que a polícia mata, ela só prende nove então, a você matar alguém na Barra do Tijuca, ela tem que perseguir, tem que ser, ter, ser 500 pessoas. E meu Rocho, a cada 10 pessoas, uma ela já mata. E vai prender os outros 9. Ou seja, aqui você prende, leva para julgamento, né? Investiga, coisa e tal, monta processo, papapá, e depois se faz com o cara. Né? Pode ser prisão, às vezes pode responder em liberdade. Na Baixada Fluminense, no Alemão, na Maré, não tem essa chance. Você mata primeiro e investiga depois. É muito comum, né? O cara morreu, primeira coisa que faz, vai olhar a ficha criminal dele, aí você achar que um dia ele roubou um pão doce na padaria, pronto, já está justificado ter matado o cidadão, era bandido. Né? Aí você vê um caso hoje, um rapaz ainda crimes financeiros, o cara foi preso 400 vezes, tem 400 anotações do cidadão por estelionato, 400 anotações. Nossa, chega a ser incrível, né? Ele estava solto. E vai ser solto de novo. Porque ele vai pagar um advogado, vai entrar com a bela para poder responder em liberdade. Esse cara cometeu 400 crimes. Agora, o crime de estelionato, ele é, ele é pior do que, por exemplo, entregar uma, uma droga em troca de dinheiro para alguém? Ele é pior do que roubar, por exemplo, um tênis de alguém na rua? São perguntas é, que a gente é, pergunta. Qual uma é o, qual moralização é desse tipo de coisa, né? Qual o valor que você dá, por exemplo, a determinada é, criminalidade? Certas coisas são punidas com a morte, outras não. Né? Agora, o juiz é quem está ali na hora, né? Sim, é o tribunal de pequenas causas, né? O tribunal de rua. É, né? o cara é, ele, é, ele é o cara que prende, é o cara que investiga, é o cara que julga, é o cara que, que cumpre a sentença. Isso em questão de segundos. Às vezes o garoto tá passando o cara dá um, igual lá né, em Boforrosta, né? Os meninos passaram de moto, o cara, já tirou, o cara já virou e atirou. Eu duvido o guarda fazer isso na Barra da Tijuca. Passar alguém de moto ele e faz. dar um tiro. Até porque pode ele... ser um morador ilustre lá, que não usa nem capacete para andar de moto, porque a gente sabe onde é. Aí tem um outro Inclusive, dado. Inclusive tem exemplo de, de político, né, presidente, de governador sim. que... E a questão do tratamento, né? Por exemplo, lá no Jacarezinho, eles mataram 29 pessoas e apreenderam seis fuzis, não foi isso? Então, as sim. As sim. Isso. Na Barra da Tijuca, não foi na Barra, foi que foi até no Encantada, na casa de um amigo daquele cidadão que é acusado da morte de Marielle, Olha, ele é o assassino de Marielle, né? só não sabe quem mandou ele matar, Pegaram 117 fuzis. Quantos tiro deram? Planejamento, Nenhum. né? Mas, mas o plano é prender o cara e fuzil. Na outra, não é prender Isso. o cara, é, é matar o cara e se por um acaso ele tiver fuzil, você pega. É diferente a, a, a perspectiva. Ou seja, é. 117 fuzis não é voluntário. E o cara está tá respondendo a liberdade, tá? Já está respondendo em liberdade. O que sei... é mais absurdo ainda. absurdo ainda. Você entra para matar tu pegar meia dúzia. Por que, que você não aprende sem fuzis antes de entrar nas favelas? É o que o Brizola falava, né? O Brizola tinha umas coisas ótimas, né? Aquela assim, uhum. você acha que a educação a é cara experimenta a ignorância, né? O custo da ignorância. Essa é a primeira frase dele. <risos> e a segunda é: O Rio de Janeiro não produz armas nem drogas. Como é que elas chegam até o Rio de Janeiro? Não adianta ficar aí é buscando é a favela. Estéril, né? Você tem que evitar que ele chegue. Por onde ele chega? Chega pelo Aeroporto. Porto pelas estradas, né? Agora, tem, tem muitas disparidades que não são bem exploradas nesse sentido, né? É, por exemplo, a gente vê às vezes as pessoas é, é, sequeladamente defender certo tipo de política pública né? e ainda dizerem que, que, que certo tipo de coisa é faxina, né? Agora, é, é como se fosse uma segmentação dessa faxina. Você direciona né? um direcionamento dessa, dessa faxina através de é, pensamentos que, que geram desigualdade. Né? É fruto de um processo que é a, a, o acúmulo desse, dessa grande desigualdade. E aí, tem, tem mais mapas para a gente... Tem um monte de mapas aí. Você pode escolher, por exemplo, tem um das balas perdidas, que eu acho que é depois desse. Por exemplo, o Não, medo de alguém a gente... levar bala perdida, né, de matar uma criança. Bala perdida, achei aqui. Peraí, vou... Vou, aqui vou colocar aqui para gente. Só um minutinho. Só um detalhezinho. Tá... É, pode antes de falando, falar, pode Como é que você constrói essa imagem? Como é que você constrói a imagem do ódio ao outro? Tem um filme Sim. muito interessante, uma série muito interessante, chamada Black Mirror. Você já ouviu falar? Nossa, já, já. Vejo Black um Mirror. Um episódio chamado Reengenharia. É um de mais fantásticos. É um soldado em que ele é chamado para matar os baratas. Que são pessoas, coisas monstruosas que estão aterrorizando a população. Quando ele chega lá, um deles, vou dar um spoiler, tá? Joga um facho de luz na cara dele. Aí depois, quando ele, ele tira assim, ele olha de novo, ele não vê mais um monstro, ele vê uma pessoa. Aí ele descobre <risos> que, na verdade, aquele óculos emite, emite para o cérebro dele uma visão daquela pessoa como um, um, um monstro. E aí justifica matar a pessoa. Quando ele vê que a pessoa É humana, o leão desse episódio, sim. Quando ele vê que é a pessoa humana, ele, ele, ele ele hesita em matar. A nossa polícia e a nossa sociedade, ela, ela, ela, ela existe uma programação através da mídia, através, por exemplo, até da educação, de falsos trabalhos científicos, que vão desumanizar essas pessoas. Então, matar essas pessoas, as pessoas merecem a morte. Sim. E, assim, é, uma vez eu tinha um, um colega meu que era policial, tem um caso em Nova Iguaçu, não sei se lembra, de um rapaz, um soldado do, do BOP que foi morto ali perto da, da Artipão. Na verdade, em frente ao posto ali no, no viaduto, Bom, caso sim, bem claro. sim, sim. o caso de Sim. O garoto saiu da festa, da balada, bateu com o carro, fugiu. O policial foi atrás dele. Quando pegou ele, ele chamou um cara que estava no posto, e o cara que estava no posto matou o policial. O policial se entregou, botou a arma no chão, o cara matou o cara assim mesmo. Tudo uhum. bem. Na mesma semana, mataram um policial, uma, uma, uma, uma PM, lá no, no, no juramento, no morro desses aí. A polícia foi lá e matou cinco. Aí esse assim, meu amigo, que é policial, estava justificando entrar no morro e matar cinco pessoas. Porque, não, o que mataram meu amigo, a gente foi lá e falei, bicho. Por que, que então vocês não sobem aqui à rua, vai lá no condomínio e mata cinco? Porque o menino tá está lá. O menino que mandou matar o seu amigo policial está lá em cima. Vai lá e mata cinco, porra. Aí ele, não, mas não é assim. Falei, Ué, mas não é assim, então como é que é? Você sim. justifica matar cinco pessoas que você nem sabe se tiveram relação com a morte do seu amigo e aqui que você sabe que o cara teve relação com a morte do seu amigo e você não tem lá coragem de matar esse rapaz? Nem a família dele? É uma mentalidade que é formada em torno Sim. dessa perspectiva A dele que é, ele está tomando. Por que não foi lá matar o garoto branco? Mas pode matar cinco garotos pretos. De que ele nem sabe que se tem responsabilidade na morte. Mas se está lá no morro, é culpado. Agora o menino é esse branco mapa... ele matar o, o colega dele, ele ignora. Dá um zoom aí agora, é nisso aí. Não, não dá pra lá perder nesse, não. É o próximo. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu... Aí Não, volta, volta Não, passou de novo, volta de novo Mais um Dá um toquezinho que tá devagar, vai É esse? Não, é o próximo Você foi nele, depois já vai, mais um Aí, esse aí Dá um pouquinho de zoom Mais um pouco Aí tá bom já. Tá bom aí, já tá bom. Aí. Seguinte, como é que significa isso? Como é que lê esse mapa? Eu peguei o mapa de qualidade de vida, o famoso IDH, correto? Áreas em azuis são áreas onde as pessoas têm alta qualidade de vida, ou seja, têm boa renda, boa educação e boa saúde, ok? Depois vem um certo. verde clarinho, depois vem um amarelo, laranja e os piores lugares são em vermelho. Tá legal? Dá uma olhada. Aí aí, aí, tá, aí tá bom, só mais um pouquinho, só, só uma subidinha, para mostrar o. A única morte que aconteceu... Sobe um pouquinho ele, assim. Vai com Copacabana aqui. ali. Aí, tá bom, tá bom aí. Aqui, Por exemplo, né? a única morte de bola perdida foi aqui, entre Copacabana e Panema. Só que isso aqui é o Morro do Cantagalo. Foi no morro que a criança hum. morreu, não foi no asfalto. Agora, olha os é. outros. Todas as outras crianças que morreram, que é a bolinha preta, ou ficaram feridas, foram onde? Em áreas de baixa qualidade de vida. áreas habitadas por pobres. Porque aqui na Barra, nessas áreas ricas, Tijuca, coisa e tal, a polícia, ela não troca tiro com bandidos. Por quê? Porque esses tiros, é claro, pode pegar alguém que esteja passando. Imagine, por exemplo, se pega uma pessoa, ela já pegou uma vez, né? Na última vez pegou uma menina, a Gabriela, na época criou-se o movimento Sou da Paz, etc e tal, tem uma grande repercussão. Foi uma menina de 14 anos que acabou morrendo com esse tiro de bala perdida. Como também foi aquela Luciana, que agora acho que é vereadora, ou deputado estadual. Uhum. Agora, essas crianças todas aqui, o risco de uma criança, na zona sul do Rio de Janeiro, eu botei criança, por quê? Se eu botasse um adulto, podíamos dizer ah mas é adulto, sabe lá o que ele fez, será que foi bala perdida mesmo? Então, criança aí uhum. não dá, né? São crianças de 10 anos de idade, se bem que ainda tem gente querendo em isso tem... não é bom dia. Tem, né? tem gente que, que, então, que é acha criança. que é... tem a ver. Todas as crianças morreram em áreas de conflitos. Ou seja, em áreas onde a polícia entrou atirando. Comprovadamente, de cada 10 é, pessoas que morrem em bala perdida, pelo menos 7, 7, sabe-se que vem da polícia. É isso, a polícia, 70% das balas perdidas veio de arma da polícia. Quando você consegue identificar? Quando você consegue identificar, é da polícia. Né? Aí a polícia falou o quê? Que foi um traficante que atirou os atirados de volta. Na verdade, assim, é, é, você olha, por exemplo, os casos, igual em Caxias, os meninos morreram na porta de casa, porque a polícia atirou lá. A polícia atira aqui na Barra da Tijuca. Olha lá, em 10 anos, ó. isso é 10 anos, gente. A polícia nunca matou ninguém com bala perdida na Barra da Tijuca, nem na Zona Sul, só mata pessoas com bala perdida em áreas habitadas pelos pobres. Pobres, negros e pardos. Porque imagina se essa bola pega, por exemplo, uma criança branca, filha de alta, classe média ou de rico. Então, isso, por exemplo... Aí a repercussão é diferente, né? Aí eu digo, isso não são acidentes. Isso aí são um resultado de uma política bem clara. Eu entro, atiro primeiro, depois eu pergunto. Claro, se eu atiro primeiro e pergunto, não olho para onde estou atirando, a chance de pegar numa, é, numa criança é muito grande. É igual o cara, por exemplo, que reclama que foi atropelado depois de atravessar dez vezes e no Brasil de olho fechado. Olha, dá para dizer que foi um acidente? Um cara que corta, por exemplo, uma curva, né? Corta, corta uma curva bate de frente com o caminhão. Foi acidente? Claro que não pode não. ser acidente. O acidente foi não ter atirado acidente, né? E assim, a exceção foi não ter batido de frente com o caminhão. mesma coisa aqui. Sim, sim. Você não matar ninguém quando você atira, é que é exceção. Quando você atira alguém, vai vai, vai ter vai entrar alguém entre você e a, e a bala. A bala vai entrar entre o lugar que você atirou. E aí a gente vê claramente que, assim, é, até nisso, as crianças nessas regi nessa regiões, elas estão muito mais correndo risco. Ou seja, corre o risco de morrer de doença, de falta de hospital, de alimentação inadequada e a mortalidade infantil é altíssima. E ainda corre o risco de morrer em barra da polícia ou de tiroteio entre quadrilhas. Também acontece. Né? Uhum. Agora, isso acontece por quê? Porque tem arma demais na rua. E qual é a solução? Dar mais armas para as pessoas. É, pelo menos é isso que a galera tem defendido, né? Que o hum. armar a população é, é a resolução dos problemas. Sim, agora, é assim, é, em português é bem claro. É assim, se você pegar a quantidade de latrocínios, você tem, por exemplo, é, teve 3, 36 mil homicídios no Rio de Janeiro, na região metropolitana, em 10 anos, e apenas 140 latrocínios em 10 anos. Olha a diferença. O que é um latrocínio? É quando alguém, a princípio, reage a um assalto, concorda comigo? Sim. Assim, claro, não sabe se o cara reagiu então o cara ficou nervoso, ou seja é, isso se você pegar por exemplo, Rio de Janeiro teve mais de é, 200 mil roubos de 200 mil roubos e assaltos no Rio de Janeiro, 140 terminaram com morte da vítima, agora quando você pega entre os policiais já é o contrário entre policiais, por exemplo, para cada assim, é, é, é, para cada policial que morre combatendo bandido, morrem dois em serviços e boa parte dele em reação ao um assalto é o cara que está armado porque assim 50% de, você aí... de chance, né? Sim, claro, porque assim Eu sei eu... de dois casos, um caso, por exemplo, um vizinho meu morreu assim Ele foi assaltado, os caras pegaram o negócio dele Quando o cara virou as costas, ele pegou a arma dele Pra dar tiro nos bandidos Só que a arma dele não era usada há 20 anos Aí Quando, quando ele foi atirar A arma não funcionou Os bandidos voltaram, você ele mataram pode dar um tiro nele e mataram ele Porque a arma te dá sensação de... Acha que você pode reagir e você acha que você vai atirar primeiro Né? É assim, isso, aí, óbvio, eu, eu, eu, uma vez eu tinha uma discussão, eu, né, um, um parente meu, aí eu fiquei assim: Imagina assim, olha só, tá eu e ele, eu sou, nós dois somos bandidos, eu tô armado e ele não tá, você tá com arma, você atira em quem primeiro? Ele, ah, no cara é que tá armado, beleza, eu sou um bandido tô assaltando você, tá você mais um, eu percebo que você tá armado, em quem eu atiro? é, ele, ah, porra. Se o cara achar que você não está armado, ele não vai atirar. A não ser os psicopatas. Mas psicopata não adianta, né? É uma minoria. Independente disso, vai, né? vai, vai agredir, vezes é vai fazer Às né? Mas, em geral, os psicopatas, assim, eles têm outras não saem pela rua assaltando e dando tiro. Eles matam as pessoas de outro jeito, né? Só ver os filmes aí sobre o serial killer, você vai ver que Sim. o cara não usa arma na rua para ficar matando as pessoas, né? Então, assim, é uma coisa que até estatisticamente você consegue dizer pro cara. É muito mais perigoso você andar armado do que você andar desarmado. Você é desarmado vai perder seu celular, vai perder seu dinheiro, seu carro. Você armado corre muito mais risco de perder a vida. Então, mas as pessoas sempre acham que elas vão estar armadas, que elas vão conseguir atirar primeiro. Né? É, é uma dedução acham... de senso sim. comum, né? De senso comum que que Foi as pessoas sim. simplesmente negligenciam, né? As informações. Olha, tantas pessoas morreram tentando sim. reagir. Tantas Sim. pessoas morreram por causa de portarem armas de fogo em determinadas é determinada circunstâncias. 200 né? mil roubos não acabaram em morte. Apenas 140 acabaram em morte. E nesses 140, metade foi a pessoa tentando reagir. É, e pra então, você assim, ver. Você vê, é, assim... A, a, é o é, é que eu falo assim. O grande problema é como é que você consegue trazer isso para as pessoas, fazendo refletir sobre isso. Né? Para minimamente, é assim... Pensar assim de maneira mais sistêmica e mais a longo prazo. É, é, é, é assim, tem uma, aqueles, alguns meios são ótimos, né? Quando o cara fala assim, você acha que vai acabar com o tráfico e a criminalidade quando matar o último bandido? O que acontece com é um o mata... né? O que acontece? Você matou as pessoas no jacarezinho? Você matou 21. O que, que mudou no jacarezinho? Mudou nada. o tráfico. O Estado entrou lá? Às vezes acontece de você matar os traficantes e entrar a coisa pior, que é a milícia. Uhum. Oi? Eu em 2007, quando teve aquele, aquela operação Pão e Pau. Não sei se você lembra que eles fizeram lá uma, uma outra, uma pequena chacina lá na... pequenas aspas, né? Lá no, no, no Alemão. Eu estive lá junto com uma visita com, uhum. com as comissões da OAB, da Assembleia Legislativa, né? cerca de quatro dias, três dias depois. É, e, assim, fora a gente vê é, a brutalidade, né? O uso de granadas dentro de casa, granadas de efeito, efeito moral, mas que criavam um estrago também é, físico, né? Porque jogava uma, uma granada numa sala, em que era sala, cozinha tudo junto, e quarto tudo junto, né? É, e, assim, completamente normal a rotina do controle do narcotráfico no território. Passamos por barricadas, passamos por gente fuzil, passamos por gente traficando, de maneira completamente normal, entendeu? É a gente certo? já sabe da, dessa, dessa não eficácia da guerra às drogas e, e o que eu acho relevante a gente na, na sua, no seu mapeamento, né, somente é, que tem um foco também na baixada fluminense. Você bem falou logo no início. Em 2007, quando a gente sistematizou a Concausa, por exemplo, uma dificuldade isso também foi antes da implantação aqui do campus, né, do, do IEM, do da UFRJ, do UFRJ, da Rural aqui, antes da criação do Cedim, entre outros, é, é, a gente praticamente não tinha dados da região. Talvez o único estudo, não é estudo, né, é o estudo, é o um livro do, do, que virou o um livro do Zé Cláudio Alves, né, do Sim. Chicão, que era, foi uma fonte quase única da gente, havia pouquíssimo eu acho que a gente avançou bem. Então, eu acho assim, muito relevante essa sua, esse mapeamento, somente de, desses últimos dez anos, né? porque a gente tem muita coisa aí, como o Peter falou, na, da, da larga ocupação da Baixada, da década de 40 até a década de 1970, e as consequências disso: os conflitos sociais da né? década de 80, a, o aumento da guerra das a, a, a corrida armamentista e controle territorial da década de 90. É, e se deve deve saber, a instituição acompanha de muito perto as pessoas, né, os familiares da Jacinda da Baixada, que é a maior de Estado, né? É triste ostentar isso, é a maior de Estado. E, e a situação foi uma situação tão absurda né da que aconteceu, né, os policiais passarem abordando qualquer pessoa e, e assassinando qualquer pessoa, crianças, inclusive. Então, assim, esse mapeamento, ele é extremamente é extrema relevante. E que você falou também em relação a associação com o racismo, a gente já há bastante tempo, tentamos fazer isso até uma conversa com, com o pessoal do consulado, é, através de vários consulados africanos aqui, mas com consulados especificamente de Cabo Verde, né, que quase todas as questões de conflito né, que levam à violência, ela tem como mote a questão racial, da construção né, é, desse... Desse, desse apartado continuado apesar, do, do, consequência dos 300 anos de, de, uhum. Uhum. de economia baseada na escravidão da, da, na, na mão de obra de pessoas aqui e aí eu queria voltar, voltar a ver os dados assim porque isso corrobora, você visualiza uma coisa, que a gente falou um pouquinho antes aqui da live, que era o que a gente vê na, no, no dia a dia então esse mapeamento tem, tem uma importância enorme eu queria só botar esse, esse, esse, esse dentro aí, tá bom uhum. Uhum. Beleza, vou é, colocar mais um mapinha aqui, da, da nossa, do nosso querido Breguelé, para ele comentar também. Deixa eu ver aqui, eu vou dar um mapa, sugiro que você, você bote aí. Fala aí, fala o número que eu, é... eu estava preparando aqui o de... de um 13, de 13, 13. também é uma coisa interessante para a gente comentar aqui. 13. É o fac, é, Facções. Ah, era esse que eu tinha acabado de abrir, é. mas fechei. Pode abrir esse aí, que esse é muito interessante. Vamos lá. Facções e, e homicídio com intervenção policial. Só confirma se é esse aqui que vai entrar agora. Esse mesmo. Dá um zoom aqui, vai, vai dando zoom aí. Vai dando zoom e centraliza ali na baixada um pouquinho. Vai, vai dando mais um. Mais um pouquinho. Tá bom aí, tá bom hein? Tá bom. Tá bom. Aqui é o seguinte, é, esse mapa, por exemplo, ele é, ele é produzido por... Tem uma, algumas ONGs que fazem isso. Esse aqui, por exemplo, peguei lá do Núcleo de Estudo da Violência da USP. É, baseado, por exemplo, na divisão territorial. O que está em azul é a área dominada pela milícia. O que está em vermelho é o comando vermelho. Em verde, a gente tem, por exemplo, o terceiro comando, em amarelo, a ADA. Cada pontinho preto desse é uma pessoa que foi morta pela polícia. Dá uma olhadinha, por exemplo, nas áreas em vermelho. Olha a quantidade de pessoas que foram mortas pela polícia nas áreas em vermelho. Agora, olha, por exemplo, nas áreas em azul. Está dando para perceber? Pode usar o caráter aqui, ó. Quem Jacarepaguá, é então, que é hoje, é o, né, o, é o epicentro, igual quem Jacarepaguá... É Olha aqui na Rocinha, por exemplo. E as áreas em branco são áreas onde não há um domínio específico. Jacarepaguá, o 18º batalhão, que está ali, ele não, praticamente não matou ninguém nas áreas dominadas pela, polícia, pela milícia. Mas na área, por exemplo, da Cidade de Deus, a quantidade de mortos é imensa. Como é, por exemplo, lá no Chapadão, como é no, no Alemão, como é, por exemplo, na Maré. Uhum. Nas áreas de milícia... É até parafraseando aquele deputado que falou do Paulo Guedes, que ele era um, uma tchuchuca com os banqueiros e um tigrão com os servidores públicos. É isso. A polícia é uma tchuchuca nas áreas de milícia. Sim. E um sim. tigrão nas áreas de transportes. Nas áreas do tráfico, ela entra tirando. Nas milícias, não entra tirando. Isso são 10 anos. Não é um ano nem dois, não. Né? Então, na verdade, assim, por que que. Por exemplo, aí eu pergunto: a milícia não é crime? É ou não é? Primeira coisa tem que decidir. A milícia é crime ou não? É, é né? um crime. É, é crime. É. São criminosos. Como é que se trata criminoso? Aí tem que ver é, se, se trata a... criminoso. é criminoso. É. Se a gente tem é. leis é, direcionadas a certo tipo de, de conduta, né? Se há uma Sim. conduta para, tem que ser cumprida aquilo. É. Acaba o e... que acontecendo o quê? A, a, a a execução de crimes que determinadas pessoas, determinadas entidades governamentais ou políticas determinam que aquilo é ou não moralmente aceito. Né? E o Facebook tem uma coisa interessante, porque é o seguinte, no Facebook estava lá assim, né, nesses bate-papo lá, só aquela discussão jacarezinho, aí na mesma época, no mesmo dia, teve uma, uma operação na, lá na, na região da milícia em que não morreu ninguém, prenderam as pessoas. Aí o, o cara assim, ah, mas também a milícia não... não, não, não não, não, não atira na polícia. E no tráfico atira. Eu falei, vem cá, como é que a milícia mantém um poder numa área e ela consegue expulsar traficantes? É pedindo com licença, por favor? Os traficantes têm fuzis é, ilusão, fuzisam, é muito né? pesado? Como é que a milícia consegue conquistar esses territórios? Com pistolas, com um revólver? Então a milícia tem fuzis. Agora, por que, que a polícia não atira na polícia? É isso que tem que ser investigado. Eu tenho uma opinião. Né? E alguns dados comprovam isso. A quantidade de policiais que já foram presos, condenados e julgados por associação à milícia, é imensa. Então, toda vez que se faz uma operação, o cara sabe que a polícia vem, ninguém vai esperar a polícia com um fuzil para dar tiro neles, né? É. é bem claro. Agora, no tráfico, não. A polícia entra tirando. Porque, assim, de novo, eu pergunto, como é que a milícia consegue estabelecer territórios ocupados pelo tráfico sem armamento pesado? E aí que você, quando olha a apreensão de fuzis na área de tráfico, é imensa. Na área de milícia, não tem, não tem fuzil apreendido. Como é que você não tem fuzil apreendido na área de milícia? Como é que a milícia mantém um poder numa área violenta do Rio de Janeiro, com traficantes armados até os dentes, ela consegue manter ali sem armas pesadas? Ah, ela tem armas pesadas, então, não tem? Então, por que, que não consegue apreender um fuzil, um mísero fuzilzinho, numa área de milícia? São essas questões, porque assim, a gente você fala assim, eu, eu, de vez em quando eu, tô, eu tenho paciência e eu não discuto, às vezes eu perco a paciência e mando o cara ir catar coquinho na esquina. Né? Eu faço as perguntas para os caras, me explica, olha aqui a Cidade de Deus, cheio de fuzil lá dentro, correto? Como é que a Cidade de Deus consegue, por exemplo, por que, que os traficantes da Cidade de Deus não dominam toda essa região, se eles têm muito um armamento mais pesado? Por que, que a milícia consegue cercar a Cidade de Deus? É acordo, é, ó, oh, não é me ataca aqui não, né? Ou seja, por que que os traficantes da, da cidade deles não conseguem dominar os da milícia? Só tem um, um, uma coisa plausível, a milícia está tão armada quanto o tráfico. Exatamente. Então, e por que, que a milícia que não, não tem seus fuzis apreendidos? Por que que a polícia não consegue apreender um mísero fuzil na área da milícia? Ou assim, meia dúzia? Campo Grande, por exemplo, tem uma população do tamanho de Belfor Roxo. A polícia só matou nove pessoas lá. A média é cinco por ano. 2020 matou um, é mais nove. Enquanto que Belfor Roxo, cada policial que morreu matou 290... Para cada policial morto no Belfor Roxo, matou-se 257 civis. É perigoso ser policial em Belfor Roxo? É isso? Porque assim, qual a desculpa? Ah, eu matei o bandido porque o bandido matou o policial, não foi? Não sim, foi desculpa sim. lá um Jacarezinho? Em é, Belfor Roxo, para cada policial morto, e foram dois policiais mortos em 10 anos somente. Somente dois policiais morreram em serviço em Belfor Roxo nos últimos 10 anos. E a polícia matou é isso? 540 pessoas. Ou seja, para cada policial morto, ela matou 257 pessoas. Enquanto em Campo Grande, não matou 9 pessoas. Por que a polícia não mata a gente em Campo Grande e mata em Belfor Roxo? É só ver, olha a cor de Campo Grande. É, é toda azul da milícia. Agora, bota na em Rosto. Baixa um pouquinho aí. Ela não precisa, não. É só olhar aqui no alemão, ali, nas áreas em vermelho. Belfor Rosto só tem uma pequena área que agora está com controle da milícia. Agora, a maior parte, por exemplo, está sob controle do tráfico. É onde tem uma quantidade de mortos. Só olha ali, ó. Na área da milícia, quase não tem mortos. E os que tem aí, como são os anos, gente. provavelmente foi a época de tráfico. Essas mortes podem ter sido da época que o tráfico estava lá. Então, você tem uma política clara de, com tráfico, eu acho, de um jeito e com a milícia eu, eu, eu, eu vou agir de outro jeito. E com os cidadãos, por exemplo, da área, que, né, da área inclusiva, da sociedade inclusiva, lá no, em Copacabana, Sim. Ipanema, centro de Nova Iguaçu, eu não vou nem pensar em entrar atirando. A polícia tem, acho que, tem, tem, tem, tem, em 10 anos, ela matou duas pessoas na, área, na delegacia de Nova Iguaçu ali. Olha os pontinhos ali. Ó. Se você pegar, por exemplo, é onde? É lá, mais no lado da Alvorada, é lá do Moquetá, Rancho Novo. Na área central, do outro lado, né? O outro, do outro lado que a gente conhece, Nova Iguaçu, nunca matou ninguém. Lá, se aparece alguém assaltando, rouba, ela é preso Pode até desaparecer e aparecer morto em outro lugar, mas lá não. Porque o risco de você dar um tiro ali, por exemplo, nas ruas da... Imagine você entrar atirando, por exemplo, ali onde tem um piscipasta, né? A é, é. um piscipasta de noite. Qual, qual a chance de pegar em alguém e esse alguém... Em alguém significativo, diferente. né? Alguém que tem alguém amigos, que parentes é. Importante. Então, ela não eu tira. algum político. É. Não precisa muito não, por exemplo. Se uma hora dessa pega uma pessoa como eu, porra, vai ter uma repercussão muito grande. Porque eu sou uma pessoa conhecida. né? Eu tenho amigos coisa e tal, vai todo mundo perguntar. Mataram o professor, coisa e tal. né? Agora, se pega, por exemplo, uma pessoa pobre, ninguém vai perguntar. Aliás, vai perguntar, não, mas o cara não era bandido? Dá uma olhada, vai é. a ficha dele aí. Né? A minha vai, vai fazer o mesmo. julgamento. Na minha, vamos procurar a informação no currículo late Espero que isso não aconteça <risos> é tão cedo. Né? <risos> é. É. Agora, se acontecer, por exemplo, uma criança pobre, um garoto pobre, vão procurar não o currículo late dele, mas da ficha criminal, até achar alguma coisa. É. Que é Eu não, vou falar assim, não, procura que tenha alguma coisa. Procura ah, que tenha alguma coisa, né? É, aquele negócio assim, é... a... Ah. Criança, igual o menino que morreu dentro de casa lá em São Gonçalo, não sossegaram enquanto não já botaram foto do garoto com fuzil. Os cacete a quatro, o menino estava em casa, deram 70 tiros na cara do garoto e ficaram procurando até ver se encontrava alguma o coisa. O erro dele, né? Procurando o erro. É, ligado ao tráfico, é isso é aquilo, e aquilo, aí não acharam nada. Ah, foi infelizmente, não foi nada, foi um acidente. Como o menino que morreu com a chuteira saindo de casa, sabe a coisa assim? Um cara com guarda-chuva, o outro com uma furadeira. São coisas é, perigosas. É, é, são coisas né? absurdas da gente pensar que acontece ainda hoje em dia. E vai continuar acontecendo, por muito tempo. Porque é uma política pública, não. né? É uma... uma política é. pública, é, é assim, existe uma diferença entre política de governo e política de Estado. O que é uma política de governo? Ah, você tem um governo, por exemplo, vamos pegar o um exemplo, tem um governo Lula, tinha uma política de governo ali, correto? Sim. Quando ele saiu e entrou o Bolsonaro, agora nem de falar esse nome, ele botou outras políticas públicas de governo Sim. o que é uma política de Estado é uma política que entre seja qual for o governo que entra ou que saia ele não consegue modificar aquilo ali ela permanece porque ela é regida por leis por regras coisa e tal a não ser que você consiga mudar a Constituição em alguns casos ou então dá um bico por alto e, e fica na ilegalidade São é políticas política de Estado gente. correto e tem uma permanência é. muito mais longa. Só podem ser modificadas através de uma mudança de legislação. A outra, não, como diz o outro lá é caneta e papel. Eu faço a boiada. Nossa. É infraconstitucional, infralegal. Isso é política de governo. Isso né? é política de governo. Fora isso, você tem que mudar. Então, assim, no Rio de Janeiro, eu sempre achei que a violência era política de governo. Estou começando a achar que é polícia de Estado. Porque são 10 anos, cara. Já tiveram quantos governos tem muito tempo, aí? Né? Sim. Isso eu peguei 10 anos. Se eu pegar mais, tem data até 2003. Você acha que eu vou achar coisa diferente disso? Não, acho que não. Não, vai ser a mesma acho política. Segue esse padrão, segue esse padrão. E, e se eu voltar ao início do século? Tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui rapidamente. Esse é um livro? Vai estar invertido aí, né? Tem que ler. Do Andrelino Campos. Dos quilombos à favela. Bota em zoom aí. Deixa eu trocar. É, André Nino, é, bota aí de zoom para mim. É, do quilombo à favela, a produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro. Aquele conta, desde o século XIX, como se transformou a favela num lugar de crime. Como é que você botou lá um atestado assim? Quem está ali é criminoso até provar o contrário. É diferente, por exemplo, de quem está aqui na parte de baixo. Aqui você é inocente até provar o contrário. Na favela você é culpado até provar o contrário. É, né? Tem essa diferença, né? Sim, isso não é de hoje. Então, quando alguém fala, ah, o Rio de Janeiro antigamente era... Não teve esse papo não, cara. Essa coisa de dizer que o Rio de Janeiro foi uma cidade pacífica, coisa e tal, isso nunca aconteceu. Agora, é claro, algumas vezes, assim, boa parte da violência não chegava até as partes inclusivas, né? Como não chega hoje? Assim, aqui, você andar por Copacabana e Panema, a chance de você ser assaltado, levar um tiro, é mínima. Vai ser furtado. Um bobeiro com o teu relógio, os te caras vão furtar uhum. você. Porque o furto, ele não é visível. É pouco perceptível. Então a chance do cara ser Sim. pego furtando e um policial prendê-lo ou dar um tiro nele é muito baixa. Aqui, aí tem os mapas que eu produzi mostram isso. A incidência de furtos na zona sul, na Maric, é muito grande. Enquanto que os roubos são mais na área, por exemplo, de passagem, Avenida Brasil, na Dutra, né? né? Uhum. E assim, mais naquela área do subúrbio ali no Miolo. Né? E tem um que é o de letalidade, eu acho que você tem que tentar mostrar. A participação da letalidade, ou seja, crimes que, tem, crimes que assim, são homicídios dolosos, né? onde houve a intenção de matar, seja possível pela polícia, por exemplo, em Belfor Horizonte é cinco vezes maior do que na Zona Sul. Na Zona Sul é 0, alguma coisa, 0,1, 0,2%. Assim, de participação no total de, de, de ocorrências. Ou seja, de cada é, 10 mil ocorrências, só 5 são de letalidade. Né? É uma diferença é absurda, mil. né? 100 mil, só 5 são. Enquanto que Belfor roxo são 30. É seis vezes mais. E lá, por exemplo, a faculdade de ocorrência de Belfor é muito pequena. É muito pequena porque tem menos furtos, tem um pouco mais de roubo, mas principalmente tem muito mais mortes, muito mais homicídios letais que a chama de letalidade. Inclusive, depois eu faço um mapinha que eu mostro as áreas de risco. Né? Você pode mostrar lá, qual é o seu risco você sofrer um crime violento? É um mapinha que tem aí, que tá aí, está coloridinho, azul, vermelho e branco. Se você mora na zona sul de janeiro, a chance de ter um risco de sofrer um crime violento, um roubo, um assalto a uma armada, ou levar um tiro, né? seja de policial ou seja de bandido, é muito baixa. Agora, se você mora, em, e no centro de Nova Iguaçu também, tá? A área central de Nova Iguaçu, a chance de é acontecer com você também é pequena. Porque a diferença entre a delegacia de Nova Iguaçu... E a, e a de Comenda Soares, que pega da Soares e lá, né? A estrada de Madureira e a hum. da posse é imensa. É assim, é a mesma diferença, é quase a diferença da Rocinha para o Leblon. Os indicadores estão assim muito muito diferenciados. Porque na área central a polícia tem muito mais cuidado, né? Eu me lembro que eu é. morava ali perto do na Rua da Guimarães, né? Morava ali perto. Cara, tinha tinha que ir na padaria, tinha 20 policiais lanchando. Quando andava pela rua, tinha quatro policiais aqui na esquina, quatro na outra. Quem, quem é o cara que, em sã consciência, vai assaltar alguém ali? Não, mas, não vai, não pulso. vai. Eu acho que eu tinha mais policial nas, na minha rua do que em, em, em toda a, a Vila de Cava, em todo o Cabo Sul. Estavam ali fazendo Aí o quê? Você passa num ponto de ônibus de um bairro é, popular, ah. onde tem uma grande movimentação de pessoas, mas de uma classe mais baixo você não tem um policiamento uhum. próximo dessa quantidade de gente né, que, que tem é, nessas regiões. É por isso que a criminalidade é baixa. A criminalidade baixa da zona Sul é baixa. Os crimes, por exemplo, violentos de visibilidade são muito baixos. Aqui acontece muito Sim. furto. Um, um turista que bobeia lá com a câmera dele, o cara no celular, né? isso acontece aqui. Uhum. Agora, o cara vir com um revólver e para você, é muito difícil acontecer nessas áreas. Porque ele sabe uhum. que o risco é muito grande. Vai ter policiais por perto, a chance dele ser visto e ser preso é muito maior. Agora, num lugar que você tem um policial para 1.800 habitantes, como é que você vai tomar conta de alguém? Só vai tomar é... conta com o cara não atacar as pessoas né, que estão passando de carro pela adulta, né, ou então são pessoas de classe média. E, vai, e assim, o, o, o lema da APM da é servir e proteger. A pergunta é, servir e proteger quem? Quem, quem, né? Essa é a nossa grande dúvida. Servir a e quem? De quem para né? Proteger quem? De quem? A quem a polícia protege? E protege de quem? Essa é uma questão, por exemplo, que, assim, eu acho que o meu esforço nesse mapa é... assim, eu... Como eu falei para vocês do começo, né? As estatísticas, você pode falsificar. Dá muito trabalho, hum. mas pode manipular. E pode manipular para o bem. Ou seja, na verdade, eu não vi nenhum dado nenhum. Todos esses dados que estão aí, são dados lá. Aí, assim, mas quando você vai lá no mapa oficial da polícia, eles fazem de um jeito que você não consegue perceber essa diferença. Entendeu? É assim. Que é a maneira uma... de tratar aqueles é. dados é diferente, né? É, os cortes, as classes. Por exemplo, se você bota assim, uma classe de 1 a 500, porra, 2 e 499 estão tá na mesma faixa. Quando você cria cinco faixas. De 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 500, aí você consegue perceber a diferença. Sim. Entendeu? Aí você vai ver Entendi. que, pô, uma coisa é de 0 a 50, outra coisa é de 450 a 500. E lá o, o problema do site deles é assim: você tem muito pouca margem de manobra, né, para ter ver esse intervalo de classe. É. Aí quando você olha o mapa, por exemplo, de, de criminalidade, ele fica muito homogêneo, parece que não tem diferença entre os lugares. Né? Só que quando é, você bom. investiga por dentro, muda as classes, né, e, e assim. Né, falando aqui, né, o, ele estava tá falando sobre tecnologias, né? Eu uso programas gratuitos. Eu não compro programas. Eu não sei o Windows, né? Que eu tenho que comprar. Eu fico usando programas, todos os mapas que eu fiz aí, usando programas de softwares gratuitos, que é o Quantum GIS, que é uma beleza. Ele pega um mapa aqui, uma tabela aqui, pum, joga lá e pinta de corzinha diferente. não um gostou acolho faz outra. É uma maravilha. Eu, você tá, tem Chamba. ideia? Eu estava com dados de 2.230 unidades. Como é que eu ia pintar um por um? Antigamente na faculdade é, é de pintar, complicado. não. Aí depois chegava o professor, não gostei da cor, faz de novo. Porra. Os pontinhos, <risos> eu me lembro sacanagem. Um, os pontinhos. Era com uma canetinha nanquim. Aí eu tinha que pintar hum. num papel vegetal. E eu tinha que dar um hum. toquinho assim. que Se eu parasse um pouquinho, em vez de um ponto, virar virava uma mancha. O rapaz, <risos> mapa, eu mapa que fiz quatro vezes. Hoje em dia bota lá uma pimpa um ele faz. E o outro é um, um, é um, um Paint.net que é também um software também livre. Eu até paguei agora, uhum. paguei 20 reais pra, porque tinha uns bugzinhos lá que estavam me irritando. Mas também é gratuito e você pode usar e produzir os mapas. Aí eu faço um programa no mapa e vou no outro. E pego aonde? Eu pego exatamente lá na fonte. para ninguém dizer que eu fiquei inventando, que eu inventei dados, que são coisas... Ah. Né? É. Depois eu vou porque... pegar os seus mapas que você mandou para mim. Essa live vai virar um, um vídeo Sim. mais com, com a edição. E aí eu vou colocar no final da... da... Da, da, da nossa fala, todos os mapas que você mandou para mim, com todas as, as legendas, né, as descrições eu te dos mapas. 15, do né? É, Você me mandou 16, na verdade, porque 15. tem um aqui que eu é. Tenho 200 4, e, um. Eu tenho 200 mapas aqui. Nossa! Aqui você me deu um que é, é 1, 2, 3, 4, aí tem 4,2 uhum. e aí 5, então são 16 uhum. mapas. Sim. Eu vou colocar disponível para a galera. E já com, com... Esses mapas são os mapas que vão sair no, no, no seu sim, livro? são todos eles. Né? Na verdade, então, é, a, a gente não vai ter... Capítulos. Eu só não vou disponibilizar ainda o link, porque ainda estou mexendo no texto. Tô sim, sim, sim. Espalha, né? Cada dia aparece uma coisa, eu mexo mais um pouquinho. Não vão estar não somente os mapas, mas todas as tabelas. Porque se alguém duvidar... Ah, então. ah, mas isso não é assim, não. Vai lá e olha... Olha ah, lá, o então, em é... 54ª Delegacia. E é muito é... bom ter essas referências. O cara vai estar lá, ele pode olhar. Eu, eu queria até fazer assim, se você pudesse clicar, isso aí, abrir a tabela, é um hiperlink, né? mas eu ainda... Ah, é bom. É, mas eu ainda não estou nessa fase, não, né? Precisa de uma assessoria de alguém que entenda um pouquinho melhor <risos> para criar esses hiperlinks, porque o cara, assim, ah, mas, poxa, é isso? Vai lá, clica e aparece lá no site da polícia. Uhum. Dizendo que morreram, né, 600 pessoas pela polícia nos últimos 10 anos. E aí o cara a... vai ficar sem argumento, vai ter que arrumar outro para dizer que não é bem isso. É, é, porque a metodologia que você usa é clara, né? você fala no, no seu trabalho, e a galera que está assistindo a gente aí, que está acompanhando durante esse período, talvez quem vai assistir depois essa live, quem vai assistir no, no, no meu YouTube, no YouTube da Concausa, né? vocês vão poder mim, é, eu boto se orientar... Também. Sim, sim, vou mandar para você. Eu vou editar esse vídeo, né, tudo que que a gente fez aqui, e aí vou mandar para vocês. É, a gente já está com uma hora avançada aqui. Eu queria te agradecer né, essa disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar de tá apresentando esse trabalho que é de extrema importância né, para a história, para a geografia, para é, as ciências sociais, para a análise de... de, de de causa, né, de tudo isso que a gente tem visto acontecer na Baixada Fluminense e no nosso Rio de Janeiro. E é, esse tipo de interação com, com um estudo tão longo que você fez, com, com uma análise de dados tão longos, né, ela deve ser popularizada. E um dos motivos dessa live é popularizar esse conhecimento que, particularmente, eu tive é, a partir de, de do acesso né, acadêmico às suas palestras, aos seus trabalhos, mas a maioria das pessoas que estão nos assistindo né, ou que assistiram um pedaço, elas não têm um acesso tão direto a todas essas informações. Então, desculpa, as pessoas já não vão poder dar porque é, elas vão ter acesso a esse livro de maneira gratuita, né, vão poder é, utilizar esse material. Tanto a galera que está no meio acadêmico, que vai se utilizar desse material para produção intelectual de assuntos ligados à Baixada, né? tanto quanto é, as políticas públicas que, que por acaso, tiverem acesso a esse vídeo, né, é, utilizarem dessas fontes para entender como as políticas têm sido pra, direcionadas para determinadas regiões, para determinados segmentos sociais, para determinadas classes, como que a mortalidade infantil tem se distribuído a partir dessa violência urbana, né, como esses inchaços urbanos eles promovem certas desigualdades, como a alocação de determinados grupos né, políticos a partir de emancipações da, do, do, das cidades da Baixada organizaram uma estrutura de desigualdade social. Né? Tudo isso a gente encontra é, brechas no seu trabalho que vão dar esse, esse acréscimo a essas dúvidas que as pessoas... Brechas não, né? Encontram é, é... Uma base, espaços com é uma base, né? E as pessoas que têm a brecha no conhecimento vão poder encaixar essas novas, é, as novas pesquisas que você está fazendo. Queria agradecer também a galera que esteve presente aqui, Adriano Odara, do Movimento Negro Unificado Nova Iguaçu, né? o Adriano, que esteve presente com a gente aqui, que esteve é, mediando juntamente comigo aqui a nossa, a nossa live. Né? Vou até passar para a Adriana agora e agradecer com causa também pela realização do evento. Né, juntamente com o professor Breguelé Que se disponibilizou aí para a gente Para dar esse respaldo científico Do seu trabalho Adriano, considerações finais? Bem, agradecer mais uma vez Breguelé, né, a gente está à disposição Do que puder contribuir Para a divulgação desse trabalho Que é para a gente Muito importante né? O Peter tinha falado Mas agora vendo aqui os Essa é... tá solução aí Tá. É que eu estou sem retorno aqui. É, vendo vendo aqui os mapas, e a gente tem conversa, papo para mais de metro. né? E a gente tem que encarar um processo de reconstrução desse Brasil. E vamos Todos ter que reencarar isso. E começa se reconstruindo quando você identifica as partes que estão doentes de verdade, aonde tem que ter investimento. Esses seu, seus dados, cara... É, a gente é, tem uma tem com um planejamento na instituição tentar forçar algumas políticas públicas. Há pouco tempo a gente teve adiado, mas, vamos retornar adiado por conta da, do agravamento da pandemia, nós teríamos uma audiência pública em queimados para discutir exatamente políticas públicas municipais de redução de violência. né E aí, quando eu fui pesquisar dados, a gente não conseguiu dados muito eu não tive facilidade de encontrar esses dados para que eles fossem é, exemplificados de maneira simples, também não adianta você fazer, né? para que houvesse... O extrato um um daquela, daquela... Olha, a situação é essa aqui, tal conjuntura. O município tem a responsabilidade e tem o poder de desmontar esses aspirados de violência, de desmontar essa cultura de violência. Ah, mas não é atribuição do município a segurança pública? É, sim. Tá na constituição, mas não do enfrentamento, é da desconstrução das dinâmicas que levam uma violência, aí a zero dela é a desigualdade, se colocou de maneira brilhante no teu estudo. Então, eu te agradeço muito, eu quero a gente marcar uma, uma conversa, um café, né? e, e, e, e nos ajude com isso, veja o que é possível, e como eu falei, a intenção da gente aqui é tentar pegar isso e espalhar o máximo de pessoas possível, porque o que acontece é que essas coisas boas, positivas, elas não têm os mesmos espaços. Então, assim, é, com a sua permissão, depois vamos construir esse tipo de relação. O Peter está aqui com a gente e, e vamos, vamos elevar levar esse debate para as câmaras municipais, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para outras entidades aqui da região. Isso tudo a gente tem como se articular institucionalmente, né? Então, é, é, muito obrigado mais uma vez, tá? Queria até que a gente conversasse mais, mas aí o tempo. Então, é, vamos ver se a gente tem outra oportunidade aí de fazer outros assuntos específicos. E assim que sair o material, a gente quer, tá? Assim que for publicado. Ah, obrigado aí, cara. Boa noite. Obrigadão. Obrigado. Dá a sua, a sua, seu, sua fala final para a gente encerrar no assunto. É, a primeira coisa é falar que esse trabalho vai ficar gratuito. Vai ficar disponibilizado gratuito para todo mundo. Porque, sei que vocês sabem, eu também eu sou editor também, né? É uma editora, desativada, mas é, editor em torno, como é que ele diz, de gente, 40 livros de pessoas da Baixada fluminense e sobre a Baixada, né? Em 10 anos, de... e eu publico meus próprios livros. Esse, por exemplo, é... infelizmente, eu não vou fazer impresso, porque são muitos mapas, com 150 mapas coloridos, ficaria caríssimo. A não ser que venha uma agência de financiamento externo, coisa e tal, né? É... Porque vai ficar caro, né? Vai ficar, assim, muito caro. Já fiz contas aqui, fiz um orçamento, assim, é coisa de 100 reais cada livro, né? Isso é uma pequena quantidade, quase que dá mais para mais barato. Mas, aí, mas assim, minha preocupação é, assim, eu quero é que as pessoas tenham acesso aí. Então, assim, não vai ser impedimento ter, ter custo financeiro. Então, aqui, por exemplo, custo financeiro é zero, é só meu trabalho mesmo, né, que eu já faço, e aí eu acho que é, minha, é meu compromisso com a sociedade, retornar o que ela investiu em mim, Afinal de contas, eu sempre estudei em escolas públicas, tive bolsa de mestrado, tive né é, doutorado, não, mas eu já era funcionário público, tive licença, coisa e tal. Então, acho que eu tenho que fazer isso, devolver vocês da hora que investir em mim. Né? E uma dessas é, é dessa forma, é popularizando o saber. Né? Porque, assim, o grande problema, e isso é uma coisa que a gente tem, é que a gente tem, por exemplo, produção de ciência, mas como é que isso chega à população como um todo, né Eu uhum. acho que o mapa. É, eu estava discutindo com minha filha, uma vez eu dei uma palestra lá dentro do BABI lá em Belfor Rosto, né, sobre desigualdade, foram meus primeiros trabalhos. Eu mostrei os mapas, as pessoas ficavam assim, a plateia entendeu aquilo ali. Falou, uhum. ah, aquela, vocês estão aqui, estão vendo aqui? Tá vendo que é, é, é clarinho? É porque a renda aqui é baixa. Olha esse lugar aqui como é muito escuro. É porque a renda é alta. Olha quantas. E na época, assim, era 36 vezes mais, a renda abaixo era 36 vezes maior do que onde ela morava. Aí as pessoas entendem por que é aquilo ali. Aí quando mostra a, a, a mortalidade infantil, mostra, aí você vê que as pessoas estão alijadas né, de serviço. Os mapas conseguem uhum. fazer isso. Claro, eles sozinhos não são suficientes, mas se você trabalhar, faz isso. Então, assim que ele estiver pronto, né, dar aquela arrematada final, fala assim, agora dá, né? Eu devo promover uma live né, com o pessoal do Cedim, né, lá foto de 10 de junho, e eu vou disponibilizar esse link, vou encher o sapo de todo mundo, mandar pelo zap, vou mandar pelo Facebook, sim, sim. e vou obrigar as pessoas vai fazer aquela corrente. Se não mandar para 20 pessoas, você, você nunca mais vai conseguir tomar <risos> uma cerveja. Né? E tentar ver o que eu também é vou. Melhor. Vou promover o máximo possível. É, assim, vai ficar, ficar surto, vai poder mais ouvir música. Aquelas correntes assim, né? Vai ficar dez anos de azar. Para as pessoas é, publicizarem isso. Inclusive, assim, é, procurar exatamente instituições, assembleia, vereadores, pessoas comprometidas com a causa, para que eles joguem nas suas redes, né? Eu não tenho um milhão sim, de seguidores, sim. né? Agora tem gente que tem. Né? Imagine, sim. por exemplo, se a gente consegue que aquela menina do Big aqui que nós gostou, Camila de Lucas, né? Se ela bota isso no negócio dela, aqui, ó. Esse isso. trabalho é maravilhoso. O professor... Pô, de um milhão de pessoas, se, se, se 1% clicar, já são 10 mil pessoas, cara. E que Sim. podem indicar para outras, né? Porque a ideia é de popularizar o saber, o conhecimento, né? E como eu falei no começo, eu não falsifiquei estatística nenhuma, apenas ajeitei de maneira a você perceber como é que funciona, né? Porque, assim, todos os mapas estão errados. Agora, você escolhe qual erro que você quer. Você pode errar para é. beneficiar um grupo e pode errar para beneficiar outro, né? Ou para tentar mostrar, por exemplo, olha só, é aqui, ó. E qual é o meu compromisso? Meu compromisso é com as pessoas mais pobres dessa cidade. Essa é a minha troca, são as pessoas que estão morrendo, né? Eu assim, eu falo para todo mundo. Eu não sou um cara suspeito. Dificilmente. Eu já fui tomei duas blitz na vida, né? E, assim, eu não sou um cara que é polícia sou um suspeito para a polícia. Uma vez o cara parou com um fuzil quando viu que era eu, baixou, pediu desculpa, quase, né? Pelo amor de Deus, doutor, uhum. não faça isso. Se fosse outra doutor. pessoa, ele teria atirado, né? Então é. eu sei como eu não corro, entre aspas, esse risco, mas eu sei que as pessoas correm, inclusive o meu filho. Já falei, meu filho, meu filho é negro. Eu falei, cuidado, onde você anda, o que você fala e como é que você age. Porque você já tem o um estereótipo do suspeito. Né? Inclusive, ele é um cara largadão, andando de chinelo, camisa rasgada, bermuda. Eu falei, não faça isso aqui na Iguaçu, cara. É <risos> assim, ah, é o meu jeito. Porra, porra, aqui, a polícia vai achar que você é um suspeito. Você não tem cara de rico, está no lugar errado. Você é um pobre, você é, um, você é uma ameaça. E, pô, você está exagerando? exagerando? até que ele tomou madura, ele percebeu que realmente os caras já chegaram, ele sem documento, sem porra nenhuma. A sorte dele é que tinha um vizinho aqui conhecido, ah, ele mora aqui. O cara olhou cara dele assim: tipo, como é que você mora aqui? Né? Porque é isso mesmo. É. Né? Então, meu conflito é com essas pessoas. Né? Com essas pessoas, que, por exemplo, não tem a sorte de ter um vizinho conhecido e dizer: não, não é bandido, deixa ele aqui. Né? Uhum. Então, essas pessoas, por exemplo, a gente tem que tentar fazer isso. E exatamente para quê? Para tentar, né? igual aquele meu parente. E ficar falando, mas eu acho, eu acho. Mas, cara, não tem que achar nada. Você tem que pegar os dados econômicos, os dados sociais, analisar profundamente entender por que, que eles são assim. Aqui, uma frase ótima do meu professor, Rui Moreira, ele falou, os dados não são dados, eles são produzidos. E são produzidos com uma determinada lógica. Quando você vê lá 500 mortes em Belo Rocha e, e zero na, na, em Copacabana, tem uma produção por trás disso. Isso não é um... É um Simplesmente, ah, porque o Copacabana é mais fresco, está né? na beira do mar, então ninguém mata porque está feliz, tá na beira do mar. Não é isso. Não dá para você ficar inventando teorias. Né? Você tem que pegar e analisar um processo que levou até aquilo ali, uh -uh. para ver essa diferença. E eu acho que a ideia desse trabalho é essa. Né? E eu vou assim, lá né? no começo, perco uma... A primeira parte ela é fundamental para entender que é a produção do espaço desigual. Depois ver como é que anda essa desigualdade, quando você pega a desigualdade e joga a criminalidade em cima, Aí faz todo o sentido. Aí você percebe por quê que a criminalidade é maior naquele lugar e não no outro. Entendeu? Eu acho que essa é a ideia fundamental. E eu espero que vocês me ajudem aí a divulgar esse trabalho. Né? Claro, com certeza. É. Estaremos aí fazendo esse Já tô trabalho. Com a cena. Vou tomar segunda vacina. Vou tomar segunda, pode me chamar que eu vou para qualquer lugar. Show doido de bola. Fazer né? uma palestra presencial, ver a cara das pessoas. Né? Tô doido. Chegar a acabar, depois bater um papo, depois tomar cerveja lá fora. Eu tô angustiado é de aí. não estar tá podendo fazer isso. É, a gente Uma também está. Tá? Nossa, a gente que agradece aí a sua grande contribuição nesse momento aí de, de tanta dificuldade que a gente tem passado com o desgoverno que a gente tem, tem enfrentado aí. Então é de muito, é com muita alegria que a gente recebe essas informações, essa sistematização desses dados que você é, conseguiu compor na, na sua pesquisa. Mais uma vez, eu queria agradecer a galera que esteve presente aqui, né a Juliana Drummond, é, o Célio Tavares, a galera que esteve presente, meu amigo Vinícius esteve presente aí, é, todo mundo que prestigiou, pode falar. Uma pequena falha, eu não vi ninguém aqui, não apareceu quem estava online, quem estava vendo. É, teve um pessoal aqui que, que falou algumas coisas, eu até coloquei uhum. online, mas outras uhum. pessoas uh, apareceram, embora disseram que estavam vendo, curtiram lá no Facebook... Aí eu, sou, eu sempre estou vendo aqui né, o, o olhinho de quantas pessoas é, hum. estão participando da live, porque eu estou como o administrador aqui, então eu estou por dentro de quantas pessoas estão sim, é, sim. acompanhando a gente. Então, teve muita gente que deu um alô aqui, teve uma galera que deu um alô lá no Facebook, mas a gente vai é, compartilhar essa, essa live, não só essa live, mas depois o vídeo editado, que aí a gente vai comprimir, né, que a gente está quase duas horas de... De live, eu vou comprimir para pegar. É, então, eu vou comprimir tentar fazer o mais compacto possível para ficar um pouco mais atrativo, né? Para a galera fazer que não está um com o os melhores momentos. Igual a gente faz no futebol. Melhores momentos, <risos> as melhores falas, a gente pum, bota, bota um efeitozinho, uma música. Ligou musiquinha. de bicicleta entra. Aquela bosta se na arquibancada, você tira. <risos> então vamos finalizar a nossa live de hoje. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo aí. É, vou terminar aqui a gente continua aqui para fazer um, um apanhado geral de, de como foi galera, um abraço a gente se encontra aí na próxima live na semana que vem, na quinta-feira que vem falando sobre a emancipação de Japeri, tá galera? então a gente se encontra aí na quinta-feira que vem um abraço, até mais